Quer dizer que é, que, é com muito, que é com muito gosto que aqui estou. Um, para falar de... de eu, já, eu, já, eu, eu quero agradecer a introdução, porque me faz de mim mais novo. Eu não comecei há 20, comecei há 32 anos. <risos> <risos> Portanto, com 20 anos era, era, era melhor. Eu sou formado em design gráfico, de base, uh, pelo IAD, em Lisboa. Eu formei em 1985, numa altura em que, em que não havia emprego. Portanto, não era desemprego. Não havia rigorosamente emprego nenhum para um designer gráfico. Não era, não era propriamente um assunto. Basicamente, aquilo que, aquilo que um designer faria. Aliás, o IADA era, era conhecido por ser uma escola de meninas giras onde se ia conhecer raparigas para, para casar. E, portanto, essa era a principal motivação dos rapazes. E, e das raparigas eram de ser decoradoras uh, e portanto não havia portanto, ser designer era uma coisa exótica portanto que, que, que eventualmente se ir, iria iria para design que não tinha notas iria para o design industrial ou design de equipamento que não tinha notas para entrar na arquitetura uh, enfim e o design gráfico era assim uma coisa subjetiva assim uma matéria uh, assim muito muito pouco séria um, e, portanto, eu, eu, eu, eu enfim, uh, formei-me nessa, nessa vaga, um, embora tivesse, fosse um revoltado. Fui das poucas pessoas que chumbei na, na, numa escola onde ninguém chumbava, o uh, que não, não faz de mim, não, dá, não me dá grande, grande incentivo, uh, não me dá uma, uma grande qualificação, mas porque já na altura eu não entendia para que ele servia, uh, não, não entendia porque é que se aprendia as coisas daquela forma, e, sobretudo, para que é que servia o design gráfico? como Enfim, se é uma matéria meramente decorativa, então que importância é que tem nós estarmos a estudá-la? Uh, e que qual é e qual é, e qual qual é é a importância que nós vamos ter para o país? O que é que é isso? O que, que, que papel é que nós vamos ter? Uh, e, e, portanto, na altura... Só para fazer aqui uma introdução, para ajudar a introdução... Uh, na altura, fiz com dois colegas, um com o Paulo Rocha, que é do Barreiro, que encontrei aqui uma uma com a género que está ali, não, não decorei o seu nome, mas que faz coisas boas e baratas, que é pelo menos é o que ela tem lá escrito, no atelier do Barreiro. Enfim, fizemos uma empresa e a primeira marca que fizemos chama-se Multibanco. Ou seja, tivemos no sítio certo, na hora certa, na esquina certa, para dois jovens que não sabiam nada de marcas, terem feito uma de, começámos de facto por, por, por fazer marcas e, e, e por marcar o país, de alguma forma, com, com o nosso percurso aquilo que eu que eu que eu me tenho vindo a dedicar para além de fazer marcas, né, uh, tem sido uh, a tentar perceber o que é que o que é que é isto das marcas e em que medida é que elas podem contribuir para para para o nosso para o nosso país, uh, ou seja, o que é que o que é que cada um de nós naquilo que naquilo que, que, que faz pode uh, pode Pode ajudar. Então, uma das coisas que tenho tentado, tentado estudar e gostava de partilhar convosco um bocadinho. Quanto tempo é que eu tenho? Uma hora? Uma hora. Não, sei. não, mas não, não vos quero dar uma seca. Não, não, não, prometo que não vos dou, não vos dou uma seca. Uh, uma das coisas que tenho andado a estudar é a economia dos descobrimentos. É porquê que há 500 anos Portugal foi tão extraordinário e não voltou a ser? Porquê? Foi um acaso da história? Calhou? Porque Os nossos antepassados eram melhores do que nós? Nós agora somos todos maus e insistimos para, para viver mal, para termos um país pobre, subdesenvolvido? Eu acho que não. Eu acho que uh, há 500 anos aconteceu um movimento de convergência para Portugal, fruto de uma série de aspectos um, religiosos, políticos. Ou seja, em, para, para, para Portugal convergiram as mentes e a energia da época e isso está a acontecer outra vez. Neste momento, há, há um momento do país onde isso acontece. E é, e é sobre essa onda de energia, na minha opinião, que devemos, que devemos construir. Nesta perspectiva das marcas, gostava de vos levar por um caminho, então, do que é, que é isto de uma marca, o que é daquilo que tanto se fala e que o país tão pouco faz, ou, ou que nós somos, não somos um país forte em marcas. Uh, esta é a imagem que eu uso há, há, há muitos anos para explicar o que é uma marca e, e eu não me canso dela. Uh, talvez porque a nossa história dos 500 anos seja um rio, esta também seja, seja feita de mar, esta também nos ajuda bastante a, a, a pensar e a, e, a, e a interiorizar o que é uma marca. Todos vocês já viram um cãozinho a fazer xixi na roda de um carro, certo? O que é que ele está a fazer? Está a definir o seu território. Fazer uma marca é isso. É tão básico quanto isso, é definir um território. O estudo das marcas e o estudo cartesiano das marcas, mais para quem estuda marketing, normalmente estuda o xixi. Ou seja, está muito preocupado com o produto, com o preço, com a perspectiva concreta do, daquilo que está a fazer. Esquece do território. O território está, está a mexer, está a mudar todos os dias. Experimentem marcar o vosso território com um xixi num rio. Ele não vai permanecer. Portanto, o primeiro conselho, a primeira constatação que gostaria de deixar aqui é que para fazer uma marca, temos que estar sempre a fazer xixi. Ou seja, temos que estar sempre a, a definir o nosso território. A expressão marca vem de, de burn, vem de, vem de marcar. Uma, uma marcação objetiva, uh, concreta, uma funcionalidade funcional. 1890, uma pastagem nos Estados Unidos, Duas vacas. Aquela vaca é tua, esta vaca é minha. As marcas surgiram uh, com uma funcionalidade funcional de definição de, propri de propriedade. Uh, surgiram como monogramas dos nomes dos proprietários, certo? Para que pudessem fazer ferros e pudessem marcar uh, os animais. Um bocadinho, mais, um bocadinho mais à frente, começaram a haver outras profissões. E foi necessário as marcas cumprirem uma segunda funcionalidade. Ainda funcional, dessa altura apareceram figurativas. Um martelo para um carpinteiro, uma tesoura para um alfaiate, e as marcas tinham nessa altura uma missão de, de, de diferenciar as diferentes profissões. Um bocadinho mais à frente do, do século 1940, começaram a haver muitos criadores de gados, muitos carpinteiros e muitos, e muitos alfaiates. Aí as marcas tiveram que cumprir a sua primeira... Funcionalidade não funcional, ou seja, não pouco importa que tenhamos uma plateia, uma audiência cheia de vontade de fazer xixi, certo? O que importa é que façam na nossa casa de banho e não na casa de banho do lado. É indiferente o que está atrás de cada uma daquelas portas. A porta, a, porta, a imagem, a marca, acaba por ser o interface mais importante de um produto ou de um, ou de um serviço na medida em que há concorrência, certo? Ou seja, eu preciso que venham fazer xixi na minha casa de banho e não na casa de banho do lado. Então as marcas tiveram que começar a comunicar, tiveram aqui verdadeiras portas de casa de banho, tiveram que, no fundo, assumir o interface de relação dos produtos, dos serviços com, com, com os consumidores. E é, e, e é de tal modo que a, essa medida da percepção é tão ou mais importante do que a qualidade intrínseca das coisas. Por muito que nos possa custar, quando nós temos coisas e achamos que são muito boas, e que depois, eventualmente, as pessoas não as valorizam. Este este contexto, aqui um contexto global, esta minha alegoria das casas de bem tem vantagem de não cheirar mal, porque é só imagens. Neste, neste contexto, há uma alteração significativa. Os territórios deixaram de ser. Vou dar um exemplo pequenino, simples. Eu, eu nasci em Lisboa, ao pé da Praça de Espanha, sabem, é mais ou menos. Um, e então, como um miúdo, passei à rua e, e, e jogar futebol, debaixo daquela ponte. E então, quem é que era a minha equipa? A minha equipa era os da minha rua, certo? E a gente jogava contra os da rua do lado. E combinávamos, imagina, às sete da noite, e jogar debaixo da ponte, uns contra os outros, certo? Um, passados 25 anos, ou passados 15 anos, o meu filho, certo? joga futebol? Quem é que é a sua equipa? São do sul da Europa. Quem é que são os seus, uh, os, seu, os seus adversários? São do norte da Europa. Onde é que combinam às sete horas no mesmo servidor? Certo? Ou seja, os territórios, os territórios não são mais apenas físicos, o que faz com que nós possamos ter, quer do ponto de vista cultural, mas, mas do ponto de vista empresarial, não é? uma dimensão maior da, daquilo que é apenas dizer assim, ah, estou aqui nas caldas, ou estou nisto, ou estou naquilo, ou muitas vezes dizem em Portugal, ah, você não sabe o que é que é isto, estamos aqui numa ilha, estamos nos Açores, que é tão longe, longe? Longe de quê? É no centro do, do, do, do Oceano Atlântico, portanto, depende das ligações que nós consigamos ter, e, portanto, isto dá-nos uma perspectiva de extraterritorialidade bastante maior. Mas, acrescentamos aqui à dimensão das marcas uma, uma dimensão não controlável. Gosto muito de usar esta imagem porque aquilo que está ali não é aquilo que está ali. Aquilo que está ali é metade daquilo que está ali porque a outra metade está aí. Certo? Ou seja, o double arch do McDonald's é feito por uh, metade por aquilo que nós conseguimos ver e, por, e outra metade pela ideia que nós temos. Mais de metade daquilo que se diz sobre uma marca se escreve com... sobre uma marca não é da responsabilidade dessa marca é da nossa responsabilidade nós vamos para a net e escrevemos coisas dizemos bem dizemos mal certo e portanto não há que... perspectiva antiga de fazer uma marca é controlar vou arranjar as ideias e vou coisas vou fazer uns cartazes vou controlar e vou e vou conseguir que co... vou conseguir construir uma determinada imagem com base numa perspectiva do emissor do receptor da mensagem não é mais assim Uh, nós temos que, basicamente, controlar metade e seduzir a outra metade. Como, aliás, tudo na vida, mas, mas nas marcas pensar-se-ia pensar que não fosse assim. E depois, para quem uh, eventualmente ainda tenha uma visão descentrada desta matéria das marcas, uh, nós vivemos numa sociedade de marcas. Os produtos têm marcas, os serviços têm marcas, uh, as pessoas têm marcas, as cidades têm marcas, os países têm marcas. As guerras têm marcas e os terroristas têm marcas. Este exemplo não trago com nenhuma felicidade, mas a Isis, que, que infelizmente todos nós conhecemos, disse que queria ser, ou afirmou que queria ser, a Apple do terrorismo. Porque sabe que esse estatuto de relação, de sexiness, de notoriedade, lhe permite obter mais fundos e mais voluntários para que se matem pela sua causa. Portanto, estamos a falar aqui de relações muito para além daquilo que, que é razoável em termos de relação com uma marca e infelizmente eles têm eles têm eles têm conseguido e, nós podemos entender que um produto é uma marca um, acho que entendemos todos é mais ou menos fácil então mas isso, o que é, que é isso de um país O país será uma marca fala-se agora muito das marcas dos países e o que é que é isso e sobretudo quem é que é, o que é que é a nossa marca o que é que o que é que o que é que é, o que é que é Portugal? Eu apanhei este anúncio uma vez, quem é que já foi ao Canadá? É um bocado frio, não é? Portanto, não é propriamente um sítio extraordinário para, para, para, para mudar. Esta empresa era uma empresa que na altura da crise, a maior crise em Portugal, não quer dizer que já a tínhamos passado, mas, mas pelo menos acreditamos que possamos passar, era uma empresa que exportava portugueses para o Canadá, que é um sítio que não tem... Que não tem grandes condições, não do ponto de vista da organização social, porque é um país extraordinário, mas não é, provavelmente, um país atrativo para para os portugueses. Portanto, eu acho que, se não podemos, antes de mudar de país, podemos mudar a perspectiva. Eu gostei particularmente deste dia em que o professor cavalo se abriu, abriu a tanto foi um 10 de junho, onde puxaram a bandeira, ao contrário, eu pensei que, em vez de uma gafa, era, de facto, finalmente, era um sinal para mudarmos a perspectiva com que olhamos para o país, se calhar foi. Uh, foi, foi foi vista como uma gafa, mas eu acho que podemos olhar mudar a perspectiva. E os portugueses mudaram a perspectiva, mas o mundo mudou a perspectiva sobre Portugal. Isso já tem algum tempo. A Monocle, uma das revistas mais influentes, e hoje em dia têm saído muito, muitos, muitos, muitos artigos sobre, sobre o país, mas que é a nossa, voltou a ser a nossa oportunidade, uma oportunidade lusófona. O português. Não foi um acaso ter ganho o festival da canção. Não, não foi um acaso, não foi um fruto de, de alguém que foi capaz de, num determinado momento, conseguir uma atenção. Não. O mundo já estava atento para o, para o português. O português foi, para, para, para ficarem apenas com uma ideia, foi a primeira língua global, fruto dos descobrimentos, a primeira de todas. É a quinta mais falada no planeta. É a terceira mais falada no, no, no Ocidente e a primeira mais falada no hemisfério sul. E, portanto, nós, nós todos somos, temos a obrigação de, de promover esta, esta, este, este poder que nós temos e esta oportunidade que nós temos de, de, de voltar a ser, a, a, a, a resgatar o nosso lugar do mundo. E enquanto os portugueses têm uh, problemas de autoestima ou, ou, ou de, ou, de, ou de afirmarem os seus produtos, o mundo olhou para nós e viu-nos de, de, de outras formas. O melhor chefe do mundo diz que o melhor peixe do mundo é português e que o país é extraordinário. E então três cavalas fizeram, uma, fizeram um tubo com o Kelly Slater e o Canhão da de Nazaré disparou de, é. para o mundo inteiro a Portugal. O Canhão da Nazaré sempre lá esteve. Talvez tenha sido dos sítios do país onde eu dei mais conferências e eu dei conferências um pouco por todo o país, e foi na Nazaré, até porque tive uma colaboração concreta com a Câmara Municipal da Nazaré e foi uma coisa que, eu, que é pouco comum aquilo que eu faço, que no fundo era da era aproximação das populações às características endógenas da Nazaré. e Eu lembro-me de, de ter feito conferências onde o público era um eram as pessoas da Nazaré, interessados pelo design, por estas coisas, onde eu falava do mar e da relação do mar, e onde eu aprendi a ter respeito que era a maioria das pessoas que estavam na, na audiência tinham alguém que morreu no mar. Portanto, falar de ondas, falar do canhão da Nazaré, era uma coisa assustadora. Aliás, mesmo em, em, em, em conferências empresariais, chegavam a haver, imaginem, com 200 pessoas, de, com atividades não havia uma que tivesse uma atividade ligada ao mar, porque isso representava fome, pobreza, subdesenvolvimento, tristeza. O que é certo é que foi possível. O canhão da Nazaré estavam lá, as ondas sempre lá estiveram. Somos o, somos o, o, o melhor país de surf da Europa. Começa-se a falar de um dos melhores países do mundo pela diversidade da nossa costa e o que é certo é que, é que o canhão disparou. Isso faz disparar uma série de outras indústrias que se ligaram a marcas internacionais e à, e à grande marca portuguesa que é a Amorim Cork, e que volta, e que faz com que no mundo se volta a dizer que, afinal de, contas, afinal de contas, aquele país que não se conhecia e que era ao lado de, de Espanha e que não se sabia bem a diferença entre Portugal e Espanha, volta a ter os seus contentores criativos, ou os seus estilos criativos um pouco por todo, por todo o país, uh, com, com uma propriedade histórica maior do que aquilo que, por exemplo, se passa na América, que é um país jovem quando comparado com, connosco. Talvez por isso não se, não se saiba gerir assim tão bem numa série de aspectos, nomeadamente sociais, uh, e, porque é um país jovem, não, não, não tem a história. Nós somos o país mais antigo da Europa. Ah, e Portanto, importa ficar todos os dias lembrarmos-nos desse, desse aspecto. Então, vamos ver, o que é que é isto da marca de um país? Okay. Okay. Temos isto, temos aquilo, o que é que, o que, é, que é esta questão? Em primeiro lugar, é uma questão de identidade, é uma questão de criatividade. É uma questão de identidade, é aquilo que nós somos. Aquilo que é a nossa história, a nossa cultura, a nossa geografia. O que é que é este nosso Portugal genial? O que é, o que, é que nós fizemos? Mas, depois, não é uma questão de orgulho nacional. Não é uma questão, não sou nacionalista, não sou do Partido Munarro, não tenho nada dessas coisas. É uma questão do impacto que isso tem na economia. A marca de um país forte endossa os seus produtos, as suas pessoas. Eu creio que nós todos queremos um país rico, certo? Onde não haja fome. Nós somos um país que se diz moderno nesta altura, mas onde ainda há uma boa parte da população, uma grande quantidade da população, que é pobre e que passa grandes dificuldades e, portanto, é preciso qualificar a marca do país para que seja possível, uh, no fundo, criar impacto objetivo na economia. E uma das coisas mais básicas desta tirada dos sermões do padre António Vieira, que são sábios, diz que a primeira coisa mais básica é nós colocarmos a nossa a mercadoria onde ela vale mais, certo? Ou seja, nós temos que ser capazes de, de, de, de fazer, de, de, de criar, de... de de fazer as nossas coisas extraordinárias, mas depois temos que de ser capazes de as vender. Temos que ser capazes de as valorizar e, temos que as capazes, e a valorização dessas coisas passa por colocá-las junto de quem as mais valoriza. O que não significa, o que pode não significar sair do país. Ou seja, eu posso conseguir vender cá em Portugal. Ou seja, quando eu tenho turismo, posso atrair turismo e posso vender as minhas coisas cá. Aliás, eu gostava só de dar um exemplo. Se calhar é possível ter mais valias, por exemplo, do peixe. Imaginem, um robalo vendido num restaurante em Portugal de grande qualidade pode deixar mais valor em Portugal do que o robalo exportado para um restaurante nos Estados Unidos, ou Itália. Portanto, o valor acrescentado pode ficar mais, portanto, as, o facto de, de tentarmos encontrar quem valoriza mais, a exportação não tem que ser necessariamente feita por colocar um produto fora. Naturalmente que essa é a, pre, a, a coisa mais básica e a melhor, talvez, mas é possível vender alguns produtos cá. Dou-vos um exemplo do mais grave, do mais grave que existe, de uma coisa que é consensual. Todos nós concordamos que o azeite português é extraordinário. Certo? Ah, não há português que não seja capaz de dizer isso, não é? Pois o mundo não diz isso. Aquilo que acontece é que o azeite português é vendido a granel, é, é comprado por espanhóis, colocado no mercado com rótulos italianos. Um litro de azeite extraordinário português, com rótulo português, vale 2 euros. Um litro de azeite português extraordinário, com um rótulo espanhol, vale 4 euros. Um litro de azeite extraordinário português com um rótulo italiano, vale 8 euros. O, o, nós vivemos numa sociedade de perceções. O mundo não acha que o azeite português é o melhor. O mundo acha que o azeite italiano é o melhor e que depois vem o espanhol. E o português é um azeite que não é de boa qualidade. E então, isto acontece porquê? Porque os italianos fizeram esse trabalho. Os italianos há 100 anos cuidam do seu azeite. As suas embalagens são extraordinárias. O cuidado como colocam o produto no mundo é extraordinário. A única boa notícia que temos é que temos 6 euros para ganhar. Ou seja, a diferença entre aquilo que é a nossa percepção e a realidade. É um caminho longo, é um caminho difícil. A percepção não se constrói de um dia para o outro. É aí que entra o poder dos criativos, dos designers, dos, dos designers das diversas naturezas, da comunicação, do produto, de, de facto. Somos uma força, somos um exército, podemos dizer, eu diria que talvez mais até da percepção do, do conteúdo, se pudermos ser das duas coisas, melhor. Mas se pudermos contribuir para o país, pela percepção extraordinária, há, há um ganho imenso para, para, para fazer aí. Depois, parece que nos esquecemos, eu ouço muitas vezes, ah, temos que pensar, não há é uma ideia para o país, e, e o país, e quem é que nós somos? Parece que temos aqui uma crise de adolescência, de uma, de uma identidade como se, nunca, como se nunca a tivéssemos. Nós que fomos os pioneiros do mundo contemporâneo, nós que conhecemos, que, que, que ligámos dois terços do planeta, que provámos que o mundo era um arquipélago, que chegámos à a, a, a, a América antes quer do, do Cristóvão Colombo ter começado a, a navegar e se navegou, se casou em Porto Santo e ficou com os mapas do sogro. Esta história não se conta. chegamos à Austrália muito antes de, de, de, dos ingleses. Aliás, são, são universidades australianas que estão agora a provar que os, ingleses, que os portugueses chegaram 200 anos antes. Uh, Canadá, chama-se Canadá, a propósito do Canadá. Sabe porquê? Por causa de, de Canadá. De Canadá, caminho estreito, precisamente, porque os corte real de, de, de, dos Açores chegaram Ficaram e passaram aos índios e quando chegaram os franceses, então me diziam que era ali, Canadá, Canadá, que era uma passagem estreita. E ficou Canadá, isto, isto por muitos muitas outros aspectos que nós deixámos um pouco, um, pouco, um pouco por todo o mundo. E se o deixámos, estes senhores que foram à lua rezam a quem? Quem é que acham que foram os primeiros astronautas? Quem é que são os heróis dos astronautas contemporâneos? Foram os portugueses que, que viajaram pelos astros, certo? Os heróis é o Fernão Magalhães, que provou que era possível fazer a viagem de circunnavigação e todos os outros grandes homens, homens dos astros. Certamente terão ouvido um inglês de manhã dizer que quer que, que não tome o seu pequeno almoço sem é uma boa orange marmalade. Orange marmalade. É uma, uma grande bacurada, certo? porque marmelada de laranja é uma coisa que não tem nexo. Então, este exemplo aqui da marmelada de laranja foi levado para, para a Inglaterra por Catarina, princesa de Portugal, rainha de Inglaterra, que levou, no fundo, a cultura das Cortes do Sul. A cultura estava no Sul, o poder estava no Sul, o maior dote de sempre, em dinheiro, em chá e em mar, possível. os ingleses não tinham mar, não podiam, não, não podiam navegar. Foi, foi feito por este casamento, e Catarina foi uma grande criadora de marcas, foi quem institucionou os ouro chá das cinco, a, a música, a cultura, nas, na, na corte do norte, que não tinham esses propósitos, e naturalmente levou marmelos, que depois foram transformados em laranjas, e que ficou com, com esta marca. Temos marcas por todo o mundo, somos o único país do mundo onde vale a pena olhar para o chão. A calçada portuguesa é extraordinária, além de decorativa, permite a permeabilização dos solos. Portanto, não é um acaso, não é uma, não é uma brincadeira, não é, não, é um, não é um artifício de, de país pobre. Diz-se que os nossos vinhos estão a, a começar a ter importância no mundo. Eu digo que estão atrasados em relação a isso, porque nós temos a região mais antiga, a região marcada mercado mais antiga do mundo, que é, que é, que é o Douro. Imaginem, imaginem alguém que, que, que é... Que, que é especialista em pirâmides, nunca ter ido ao Egito, certo? O mundo tem que conhecer Portugal. Os vinhos mais valiosos do mundo vão ser portugueses. É uma questão de tempo. Nós, a Antiguidade está cá, não está em França, nem está, no Estado, nem está, no, nem está nos Estados Unidos. É uma questão de afirmarmos esse, esse, esse, esse, nosso, esse nosso território. E depois dizem muitas vezes, ah não, mas é só na Antiguidade que há que há o genial, ou que há de todo. Nós temos hoje, em todas as áreas, ou em muitas áreas da nossa, da nossa atividade, um, gênios, este, este já, já morreu, o professor Edgar Cardoso, não sei se, se é familiar para algum de vocês, o, o engenheiro que permitiu que a pala do, a pala do famoso arquiteto, a, a, a pala e não só, uma série de obras de, de, do, do arquiteto Cisa Vieira, do arquiteto Sousa, Souto Moura, o, o, o aeroporto da Madeira, o aeroporto de Macau, foram fruto das, não só dele, como da escola, da grande escola de engenharia do professor Edgar Cardoso. Este aqui é um dos, um dos, um dos exemplos máximos da sua, da, da, da, da sua obra, que ele, muito engraçadamente, desenhava. Ele, ele, ele tinha um princípio muito básico, que era aquilo que aguentar uma maquete vai aguentar físico, ou seja, aquilo que ele conseguir fazer num modelo físico vai conseguir... A fazer em grande, então ele fazia, ele fez este com cenouras. Ele, ele, ele desenhou este projeto a, a, a, a esculpir cenouras e a perceber qual era o limite, até o limite das coisas. Eu sou muito muito especial, uma escola extraordinária. Um dos arquitetos, somos um, um, um país onde temos dois prémios Pritzker, uma escola escola de arquitetura extraordinária, não sei se há, alguns, há algum arquiteto na sala, Uh, sabem que é uma, que é uma área onde, onde estamos a produzir muitos muitos talentos de, de, de elevadíssima qualidade e disto nas artes não temos importância então a Paula Rego é a primeira, é a primeira é a primeira mulher o mundo das artes é um mundo de homens uh, não, há, não, não, não há normalmente mulheres não havia no passado e ainda e ainda há muito estavam privadas as mulheres não tinham não, não eram não, não era aceite que pudessem estar envolvidas na, na, na, nas artes e isso é uma coisa que ainda, que ainda se mantém, de, de alguma forma, por estranho que possa parecer. Portanto, não há equidade, muito menos os valores. A Paula Riggs será a primeira, a primeira mulher a ir para o Clube dos Milionários. Ou seja, para, para, os, para os artistas mais valiosos do mundo, a primeira e a única, ainda. Eventualmente haverão, uh, uh, uh, haverão, haverão outras que farão esse caminho, uh, porque não tem sentido esta discriminação sexual, o que é certo é que é... Que eu, é, que é que é prática. E se dizem que não temos talentos ali, então, no cinema, temos o um realizador mais premiado sempre. Nós vemos sempre vemos sempre mais Hollywood, que é uma indústria que permeia mais. O que é certo é que a Cannes, a Veneza, ou seja, os prémios mais importantes estão estão na Europa e, de facto, o Manuel de Oliveira, que teve a sorte de viver muitos anos e de produzir até ao fim, de facto marcou a história do cinema. Se calhar, para nós, de uma forma difícil, porque ele usava muito, muito filme e, portanto, <risos> tinha tinha uma expressão plástica pouco atrativa a uma determinada altura, mas o que é certo é que inspirou muitos, muitos outros cineastas. E diz-se se temos se não temos talentos uh, noutros lados, então porque é que temos um, um prémio Nobel? porque é que temos uma canção que era vista como fascista? Eu lembro-me que uh, ouvi a fada e os meus filhos diziam porque é que o pai, pá, que é lado dessas coisas todas tão modernas, houve música de velhos. Um, e, e porque, pronto, porque sempre tive uma relação íntima com o Fado, por aquilo que ele que ele significa enquanto música e não pela sua expressão, que de facto era muito triste, e foi preciso levá-lo ao mundo e ser património mundial, foi preciso torná-lo mais sexy, certo com com cantoras extraordinárias, novas e cantores, para hoje ser, um, ser um, uma das canções do mundo que se canta... Com a, com, a, com a língua do coração, ou seja, que se, que se sente não por aquilo que, que as palavras dizem, mas por aquilo que se sente. Depois temos uma indústria do futebol extraordinária que exporta jogadores, treinadores para todo o mundo e que deu frutos. Fomos campeões. Não foi por um, mais uma vez, não foi o acaso de um jogo, foi o caminho. É claro que tivemos a sorte do jogo, certo? Mas em tantas outras coisas isso acontece. Não, não podemos não podemos desdenhar a sorte das coisas. Nós, para ter sorte, temos que fazer o caminho. E nessa altura temos que ter sorte, <risos> porque podemos não ter. Uh, mas o que é, é consistente o nosso caminho nessa área. Existem três regiões demarcadas do mundo de de, de, de, de... de conhaques. Certo? Conhaque, armagnac e a Lourinhã, que é a Sabiam? Aqui eu posso vos dar, podia vos dar uma diferença muito maior do que, do que, do que, do que o azeite, ou seja, uma garrafa de conhaque. Todos, todos imaginam que é cara, certo? E se for um conhaque extraordinário, é muito, muito, muito cara. O que, é, qual, é qual é a diferença? qual é a diferença? É percepção, porque do ponto de vista organolético, estamos a falar de características idênticas, por isso não, não tinha sido, não tinha sido concebido. O rato roeu a rolha da garrafa do rei da Rússia, certo? Qualquer que fosse a garrafa do rei da Rússia, a rolha seria portuguesa, certo? Nós temos um dos maiores produtos do mundo, mais extraordinário. Não temos só nós, é, um, é, uma, é uma produção daqui de uma faixa mediterrânica, mas o que é certo é que, é que Portugal é líder número um, número dois, número três do mundo em, em produção, produção, produção não só, a transformação de, de, de cortiça em, em, naturalmente em rolhas, que ainda é a o, o sua principal, uh, principal utilização, mas vai das rolhas ao Space shuttle ou seja, a, a utilização da cortiça, para quem está em design industrial e outras áreas, sabe que, que é um material que tem, que tem condições uh, múltiplas uh, de sua utilização. Agora um desafio, nós desenvolvemos o país e somos o melhor destino de golfe da Europa, sabiam? Quem é que joga golfe aqui da sala? Um, uma pessoa. Eu pergunto isto porque eu não, não, não vou de modo nenhum achar que o Golfo é um mau desporto. É, não, não está alinhado com o país, não está alinhado com a nossa história, nem com a nossa cultura. O Golfo equaliza os territórios, transforma um território e, e vai, no fundo, ter um, uma, uma, um projeto de intervenção, muito bonito, mas que vai fazer, vai fazer com que ele fique igual a, a qualquer outro sítio. Conhecem? Cavalo de rei em dia de triunfo, o melhor cavalo do mundo. Um turista equestre gasta duas vezes mais, desculpem, três vezes mais do que um golfista. E um golfista, teoricamente, é um, é um turista qualificado na sua, nos fios que tem que pagar do, do terreno, etc. Portanto, já estamos a falar de, de um fio elevado. Aqui está a nossa história, aqui está a nossa cultura. O que é que falta? Falta está a poesia, falta a economia, ou seja... Desenvolveu-se o Golf, que é uma coisa desalinhada, porque foi foi foi feita foi promovida por interesses que não eram nossos, a maior parte deles, interesses estrangeiros, não é, que no fundo faziam um franchising das suas ideias, não é, e, e nós, porque tivemos dificuldade de nos aceitarmos a nós próprios, o que aconteceu é que vendemos até cavalos reprodutores, e há aí uma série de chatices, porque vendemos para os Estados Unidos, e vendemos para o Brasil, e vendemos para a Alemanha, portanto, vendemos reprodução, deixámos a reprodução sair de alguma forma, mas creio que ainda poderá ser possível realinhar isso. Uh, e, e, e aquilo que quero trazer é que uh, o desenvolvimento, ou seja, a questão da marca, do país e o desenvolvimento, a valorização das nossas coisas, passa por desenvolver projetos alinhados com as nossas riquezas endógenas. Algumas delas com um valor absolutamente extraordinário, como é, como é este caso, o azeite ou outro. Então, o que é que é isto? As marcas não são etiquetas, não são símbolos, não são imagens, não são, não são, não são essa base são aquilo que nós... é o orgulho que nós pomos nas nossas coisas. É a forma como nós as tratamos. É a forma como nós as dignificamos. Vamos ver um bocadinho como é que isto se faz, então, num mundo que mudou. Num mundo que está em permanente mudança. Isto é uma... fazer uma marca é uma coisa básica. É uma coisa básica da natureza humana. Nós temos... sabemos... é ouvir, seduzir e partilhar. Todo, todos nós sabemos fazer isso, não é? É fácil. Mas não fazemos. Certo? Ouvir é a coisa que... Que, que não aprendemos. Uh, seduzir se nos esquecemos, só se quando estamos interessados em alguém, enfim, quando temos há um, há um, há um momento a sedução é uma coisa que se perde e a partilha é então uma coisa que não se uh, que não se usa. Fazer uma marca é uma coisa muito básica. Uma marca uma marca não é, um, é, um, é um substrato, é uma relação, uma coisa entre duas pessoas, é um certo? Entre quem eu, eu Dizeste, ah, eu tenho que estabelecer uma relação com uma marca. Sim, tenho que estabelecer uma relação com uma marca, mas eu não sou uma pessoa. não Eu não tenho como... Ter, a marca ou comunica comigo de uma forma uh, muito humanizada e muito perto das minhas emoções, ou então não tem qualquer qualquer possibilidade. E por isso uma marca não deve ter um, um plano de marketing, deve ter um plano de sedução. Certo? É uma coisa básica também, não é? Quando nós queremos conhecer alguém, relacionarmos com alguém, tem de ter um plano de sedução. Nenhum de vocês arranjou a namorada ou casou-se com um plano de marketing para não. Uma folha de cálculo, a dizer tal, este veja melhor, e o outro não sei o que, vai dar um grande aborto no final, não tem como como fazer. Ah, pois uma das coisas mais importantes é, no fundo, nós sermos capazes de tocar as pessoas quando elas não estão à espera. Um exemplo que eu vou dar, que já tem algum tempo, mas eu acho que ainda se consegue perceber. Na altura que o senhor Obama estava, era Presidente dos Estados Unidos, visitou fez uma visita oficial à Inglaterra uh, e houve lá um problema protocolar grave, que foi a uh, Michelle Obama tocou na rainha da Inglaterra. O mundo ficou chocado. Mas perdoem-me, quer dizer, a senhora deve ter ficado contentíssima. Não é? Porque, porque lhe tocaram quando o mundo o de lhe tocar. Portanto, nós, nós precisamos de ser tocados quando... Nós precisamos de tocar as pessoas e de ser tocados quando não é suposto. E não propriamente. Nas formas normais, aquela lógica de ah, um, um produto, porque é Natal, vou desejar bom Natal. O Natal já toda a gente deseja. Sempre a tocar, se calhar, noutra altura que não seja, não seja propriamente esta. Eu gosto. Esta, este, no fundo, é quase a minha síntese de, de algumas aulas que dou sobre o princípio básico de uma marca. Quem é que já leu As Mil e Uma Noites? Leu os livros todos? Ah, deu a história das crianças, o assim, um Baixo Pequeno e tal. Mas pronto. Sou mas, mas já ouviram falar das Mil e Uma Noites? Pronto, eu vou, vou resumir assim simples. Eu, eu, eu, eu conselho são nove volumes, Mil e Uma Histórias. E vendo agora para o verão, para levar para a praia, é extraordinário. Mas pronto, é a história de um rei que todas as noites dormia com uma rapariga e matava. -a. Não sei se por falta tinha se toca mais, tinha pouco espaço, não sei. Eu, eu sei, mas não. Mas, pronto. Essa parte não é bonita. Até que chegou a ser que era linda de morrer e que não queria morrer. Então começou a contar ao rei uma história muito sedutora que não terminava e continuava sempre no dia seguinte. uma história muito sedutora que não terminava e continuava sempre no dia seguinte. uma história muito sedutora que não terminava e continuava sempre no dia seguinte. fazer uma marca é isso é contar todos os dias uma história muito sedutora que não termina e continua sempre no dia no, no dia seguinte. E se compararmos as marcas a uma relação entre duas pessoas, vamos ver este grau de simplicidade. Que é, eu tenho uma relação entre duas pessoas, uma relação amorosa. Chamamos, imagino, chama isto o Tunnel of Love. Não é? ali no ponto 1, um, uma chamada de atenção, despertar o desejo, ter uma pequena relação, de maior envolvimento até, enfim, consolidar ali uma relação amorosa. Mas é uma perspectiva clássica, mas é mais ou menos assim, ou não? Certo? Pronto. Portanto, se olharmos para as marcas, dizemos, fazemos essa ligação, ou seja, uma marca tem que uh, procurar notoriedade, num primeiro momento, até promover uma intenção de compra, uh, até uh, consolidar essa compra, até, até garantir uma repetição da compra para poder estabelecer uma relação com o consumidor. Certo? Este é um caminho de paciência. É um caminho de consistência. É um caminho de. Hum, é um caminho. Pronto, <risos> acima de tudo. Como é que se chama uma relação entre duas pessoas onde, onde vai de 1 um a 5 no mesmo dia e normalmente envolve dinheiro? É prostituição, certo? É isso que uma marca faz, quando, que não. Se quer andar muito depressa, vai-se prostituir. Uma marca, por exemplo, dá um exemplo simples. Quando uma marca faz uma promoção de 70% estamos todos a correr certo é atrativo só que não é respe... não é respeitável percebem o que quer dizer é super atrativo não é porque pronto estamos ali a... estamos ali a tentar a fazer isto no fundo é se uma falsa está a promover uma falsa relação muito rápida porque ele é pressionada por um dos fatores não é e portanto é normal que todos vamos ser atraídos por uma, por uma promoção, não, nada contra isso, certo? Agora, a gestão dessas... a gestão dessa relação, do ponto de vista da... não pôr em seriedade... De, uh, este, esta é a marca mais importante do mundo e mais valiosa, e infelizmente para nós consumidores nunca fez 70% de desconto, certo? Não. Temos todos muita pena, mas o que é certo é que temos uma relação com esta marca muito mais forte, do que se ela tivesse tido esse tipo de comportamento, certo? Não é? Porque, porque não sei, se calhar sentimos até mais, estranhamente, mais respeitados enquanto consumidores, não é? Porque, porque uma coisa que, não, que tem um preço assim muito variável, a gente também não sabe muito bem quando é que há de comprar, não é? Porque, enfim, se compraste ontem, custou 100, eu comprei por 50, e então, não vou, vou comprar amanhã. Portanto, esta é uma coisa básica uh, das marcas e que é fácil de entender e que, e que leva a dizer que as marcas de facto são caminhos uh, que devemos fazer com consistência, uh, procurando ter, procurando no fundo dos consumidores aquilo que nós estamos dispostos a dar, enquanto marca. Se estamos, uh, não, nós não podemos querer fidelidade e não darmos fidelidade, nesse, nesse, nesse sentido. Por isso o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer marcas essensuais. essenciais, essenciais e sensuais, certo? Há um bocadinho as relações entre duas pessoas, têm que se manter nestes, nestes, nestes princípios, não é? Ser, ser capaz de, de, de se manter, mas ser desta forma. Trago-vos aqui alguns exemplos de algumas marcas que fiz e que eu considero que têm este tipo de, de predicados. Fazer, fazer a TAP, a TAP já foi feita mais ou menos a meio da carreira e para mim era uma coisa super importante, porque eu queria mesmo contribuir para que fosse um país para que aquilo, para que a maior, a marca mais importante em termos de embaixadora do país pudesse representar o um Portugal contemporâneo. Uh, e este e título, este, toda a gente me dizia: é pá, isso é as cores de Portugal, pá, isso é tudo feio, pá, verde, a coisa melhor é mudar a bandeira, ainda hoje há muita gente, a sério? Eu recebo muitos mails a dizer: ah, pá, você é que podia pá, ajudar a coisa para mudarmos a bandeira, que a bandeira é muito feia. Enfim, como. Enfim. Uh, e eu, à altura, não, não para nem pensar. Isto é uma afirmação de identidade. E, portanto, naturalmente, que as cores estão abertas, uh, não sei se já viram os aviões bem, os, uh, os aviões têm muito, uma das razões que têm, tem uma série de segredos. Estas tintas são estão tintas com micropartículas de micas, uh, os, os verdes encarnados, para garantir os efeitos luminosos, quer à noite com as luzes, quer no sol, durante o dia. Portanto, só houve lugar nacarado. Aqui nas tintas dos aviões não é, não é na carado mas, mas é um bocadinho esses efeitos. E aqui este, esta imagem foi do lançamento mesmo, de apresentar apresentar as, uh, o avião. E nós tínhamos tínhamos e temos na gíria de, de coisas, chamar que são as nossas meninas. Talvez uma maneira uh, mignon de falar de uma coisa tão grande, que é um avião. E de falar de uma coisa que é uma das coisas importantes, é o plano é o plano vertical do avião, que vulgarmente se chama rabo. Certo? Portanto, são os rabos das nossas meninas. E, e a luta nos aeroportos, na maior parte dos aeroportos, tem as mangas, tem as mangas nas fuselagens, portanto, esta parte, esta parte da fuselagem vai ficar aqui muito tapada. Nós vemos nos aeroportos aqui a luta dos rabos, essencialmente. Então, isto para, pronto, é, é a, nossa, a nossa gíria. Mas, na altura, a, a, a administração da, da TAP são, são brasileiros, não é? E então havia muitos jornalistas brasileiros. Uh, e, e havia um, um que ia entrevistar, mas na verdade ele queria dizer, mais do que a entrevista, que aquela. Sabem quem é? A Diesel Munchen. Certo? Uh, e que ela. Que é a Diesel Munchen dos, dos aeroportos, porque ia fazer parar o trânsito. estava linda de morrer. É, é, esse, é, é esse. É esse o sentido não superficial das marcas. É superficial porque é mais bonita. Não, mas ser mais bonito não é superficial. É de facto uma, um posicionamento. Estético e sensual, que mostra um país moderno que quer se afirmar no mundo. Isto já foi feito há 12 ou 13 anos e eu continuo a, a, a sentir muito orgulhoso sempre que vou ao aeroporto, sempre que vejo um avião da TAP pousado no aeroporto, sempre que durante alguns anos fazíamos conferências e dizia que o rabo das nossas meninas era mais bonito que o dos outros. Aí então, metia lá a Ibéria, então antes de ter mudado era horrível, agora já ficou melhor. Uh, mas a maior parte das companhias europeias, antes de terem mudado, e mesmo assim não ficaram assim, as companhias de bandeira não são assim extraordinárias, uh, de facto a TAP conseguia, conseguia mudar. Outro dos projetos que vocês conhecem, este, este é o projeto mais premiado de sempre, que já tem uns anos também, uh, conhecem certamente a Pluma. Conhecem muito pelas pela pernas da Pluma, pela publicidade, não é? Mas, mas a Pluma é antes de mais um projeto, é um projeto de design, Uh, um projeto que ganhou o prémio do best of the best dos Red Dot Design Awards e portanto que é o, o prémio máximo que, que, que existe portanto é o grande prémio do do, do, do tanto do fundo dos produtos que vão que vão ficar para a história uh, e, e nela nasceu para ser uma, uma uma top model este era o projeto era ainda é, não é? Algum, ainda existe estas estas estas botijas portanto é um mercado imaginem que é válido para tudo Mercado pesado, enferrujado, antiquado. E, portanto, ninguém dava gás engarrafado, numa coisa que não tem nexo, não é? Uh, enfim, andar a transportar ah, as bilhas. Já conheci muitas pedinhas publicitárias, não sei se se lembram, com o Hermano José, deixa-me transportar a tua bilha, aquelas pedinhas que são normais fazer publicitariamente com uma bilha. Uh, e não era isso que tinha Uh, provocou, não era isso que tinha provocado nenhuma disrupção no mercado, nem, nem, nem sequer mais, mais vendas. O projeto da Pluma foi feito mais ou menos ao, me, ao mesmo tempo que este projeto. Sabem o que é? É da BP. Como é que se chama? Ni, não se preocupem porque eu já, eu já perguntei isto numa audiência da BP e eles também não sabem. Uh, <risos> Sabem porquê, que, sabem porquê que é isto? Um, aquilo são... Eu, eu não vou dizer as palavras certas porque não sei, não sei exatamente, já não me lembro. Mas esta é uma, é uma, é uma fita de, de, um, de um polietileno qualquer, não sei, de um, de, um, de um compósito, que teoricamente permite ver, vai escurecendo, permite ver a quantidade de gás que está dentro da botija. Nós fizemos os mesmos estudos que eles e achamos que não era programa chegar a casa e dizer oh querida, vamos ver a quantidade de gás que há dentro da botija. E portanto não acreditámos no consumidor, não, não acreditámos que esse fosse um fator de, de, de diferenciação. E portanto aquilo que nós fizemos foi precisamente uma marca essensual, ou seja, uma marca que fosse capaz, que nasceu para sair da cozinha, para vir para a sala, nasceu para ser sexy, para aquecer o país, para dar luz, para poder fazer, para ser a wireless energy. Foi desenhada... Tudo por portugueses. Designers gráficos portugueses. Designers industriais portugueses. Designers dos moldes uh, portugueses, em colaboração com duas universidades. A única empresa que esteve envolvida, que não era portuguesa, é a Ametrol Alpha, que fez uma fábrica, uma empresa americana, que, fez, que, fez, que teve que reconverter uma fábrica para, para fazer esta nova tecnologia. A Ametrol Alpha faliu em todo o mundo, exceto em Portugal, com esta tecnologia. Uh. Toda a outra tecnologia era, uma, era, era perigoso Lembram-se que os morrem com, com, com esta, esta bilha? Pode ser muito amassar-vos com, com a parte técnica. Eu Posso dar um tiro pela, aquela... Mesmo que Mesmo que saia o gás, saia o gás todo de uma vez, não explode, etc. Portanto, tem, tem esses aspectos. Tem os mesmos aspectos técnicos que a, que, a, que a outra que não tem nome. Certo? Não se pode fazer um produto que não tem nome. Não posso ter um filho que não sei como é que se chama, não posso ter um cão que não tem. Um cão chamado cão é uma coisa um bocado estranha, não é? Especialmente é dois cães, não, não, não é possível. E no fundo é esse o trabalho, e aqui eu, só partilhando um pouco do meu trabalho, estes trabalhos mais recentes, é aquele mais recente, este já fiz duas vezes. Eu, quando eu digo já fiz, eu tenho uma equipa grande. ou não, não sei mexer, eu, sou, eu sei mexer no Word e no Excel, não é? Uh, e, portanto, esta, este meu apoderar, portanto, sou o maestro de uma, de, uma, de uma equipa extraordinária, não não não propriamente o executante, mas sou o maestro. Uh, e, portanto, aquilo que temos feito nas marcas e e a Galp, que é uma multinacional portuguesa, uh, amada e odiada, porque nós não gostamos do preço dos combustíveis, naturalmente, não é? uh, mas o que é certo é que é uma empresa extraordinária, onde, onde, de facto, imprime energia e esta esta energia que cria energia, que é o conceito da desta desta última reformulação da marca e que se mutabiliza na economia em, vari, em, em vários países. E depois, aquilo que eu assumo é que as marcas que fazemos transportam, tentam transportar a história do nosso país, sempre que possível. Eu, eu, eu brinco, e dentro da minha empresa a gente brinca, que eu quero pôr uma cruz de Cristo em todas as marcas que fazemos. Não pelo significado... Uh, religioso, não é, não é, mas pela marca que isso tem da nossa história, e, e esta, esta, esta, nós já feito esta marca, não sei se vocês conhecem, conheceu só por céu ou por céu? O papel Navigator, conhecem? O papel, nós temos feito a marca do Papel Navigator há vinte e picos anos, uh, não sei se alguém de vocês já visitou uma fábrica de papel? Extraordinário, não é? Eu, eu sempre que ia à Figueira da Foz, há 20 e tal anos, eu dizia que a NASA. Era a NASA. Para mim era a NASA portuguesa. A sério, é uma coisa do outro mundo. E a, e a NASA era, era completamente. As pessoas que ah, vais para a Figueira da Foz, que é uma cena. Não, Desculpa, eu vou, eu vou para, outro, para outro universo. Fábricas de papel são. Livres. Para terem também uma noção, uma máquina de papel, a segunda máquina de papel da Figueira da Foz, custou tanto de investimento quanto o investimento todo feito em Lisboa na Expo 98. Só então, para termos uma noção de do tipo de investimentos. Nós temos três, três uh, só por, uh, uh, só agora, a Navigator tem três máquinas, em Portugal, uh, quando estamos a falar de, de, de uma empresa de bilhões, onde foi possível, uh, no fundo, redenominar a empresa e fazer aqui uma, chamar de Navigator Company from the Navigator's Country, uh, onde assumo que o nosso papel vai para além do nosso papel, onde o símbolo Onde o símbolo da empresa é feito sobre uma esfera armilar e onde todas as letras são desenhadas nas, na base da esfera armilar. Portanto, este tem é um armilar type, onde foram toda, todas desenhadas. Portanto, o, o navigator tem as letras desenhadas e, e consegue mexer, etc. etc. etc. Bom. Eu acredito que mas... as, as bases do futuro vêm sempre do passado. E não há país do mundo, ou há muito poucos países do mundo, que têm tanto passado para dar ao futuro como Portugal. Por isso, nós temos que. Nós somos quem estamos à espera. Está nas nossas mãos sermos capazes de, de, de fazer isso. Temos que pegar nos nossos azeites e amplificá-los. Ou seja, nas nossas coisas, nestas que estão aqui, nas, na, em todos os sítios do país, nós temos, nós temos tesouros que precisam de ser, de ser amplificados. Desta vez, temos mais meios do que tínhamos. Temos mais meios para ser observados pelos outros, mas também temos mais meios para difundir no mundo. E, e, e temos que sonhar, faz muita confusão, agora, aos poucos, começa começamos a libertar desse discurso. Mas, ah, crise é ser realista, e coisa, tens de ser realista, cuidado, não sejas disso, cuidado, não vais para algo ah, vou ser fotógrafo, pá, que estupidez, pá, porque, é que, porque é que vais fazer coisas que não interessam nada. Não, é preciso, é preciso, a, a, a, a poesia vem sempre antes da economia. Primeiro é preciso sonhar e depois é, é, que, depois é que se concretiza, não é o contrário, o contrário não existe. Não, não, não é de uma economia... Uma economia pragmática é uma, é uma economia pobre. Não tem, não, tem essa, não, não, não tem esse princípio. E depois é preciso assumirmos que nós estamos aqui para fazer coisas que não existam. As que já existem vão ser feitas por robôs. Certo? Hoje isso é mais do que, do que, do que óbvio, que se nós apostarmos em fazer coisas enfim, que, sejam, que sejam robotizáveis, nós não estamos minimamente a, a contribuir nem para a nossa felicidade nem para nem para a felicidade da nossa economia por isso acho que nós temos que manter manter preservar aquilo que vamos perdendo temos que preservar a absurdo, a, a procura de ideias esquisitas sempre que nós tivermos uma ideia normal para deitar na fora A sério não serve para nada é uma estupidez serve para obter serve para obter assim a, a, os elogios assim de meia dúzia de pessoas que nos estão a enganar porque estão simplesmente a concordar com uma coisa que é básica. Se tiver normalmente uma ideia boa, é uma ideia esquisita. É uma ideia que as pessoas vão achar que é estúpida. É uma ideia que as pessoas vão rejeitar. E, e, e essa ideia pode ser apenas uma ideia estúpida. A probabilidade de ser uma ideia estúpida é enorme. Mas também existe uma pequena probabilidade disso poder ser alguma coisa nova. E, portanto, acho que... No, no, até porque nós, em, ser, em termos de seres humanos, precisamos dessa dessa novidade para nos para vivermos. Lembrem-se do meu menino a fazer xixi ao princípio. O mundo está a mudar. O que significa que estarmos bem hoje não é nenhuma garantia para estarmos bem amanhã. Mas o contrário é válido. Ou seja, nós temos o poder de alterar as coisas. Temos, há, há, há, temos que acreditar que há alterações substanciais. Que não temos que viver num país onde se vai crescer 0 0,01% ao ano. Não é possível fazer alterações substanciais. Nessas, nessas matérias, eu, eu acredito muito na, numa espiritualidade mais, mais, assim, mais aberta. Este é, o, este é um manuscrito do Fernando Pessoa, da mensagem que, que, cujo título era, era, era Portugal. E, portanto, há aqui uma mensagem de facto de nós, de nós potenciarmos a nossa audácia, transformarmos a nossa curiosidade em coisas, em coisas concretas e, e fazermos cumprir Uh, aquilo que ele chamava o quinto império, que pode ser o império da imaginação, o um império que já não é um império terreno, no sentido de irmos descobrir coisas que não foram descobertas, mas de ser, de facto, aqui o um novo centro de, de, de, de convergência da energia do mundo. Porque a geografia está cá. Ou seja, eu não sei quem é, quem é que durante... Esta foi das coisas que sempre me fez mais confusão, ainda quando não pensava nestas coisas. Porque dizia que estávamos no rabo da Europa. Eu nunca entendi isso como, como se o mundo, como se a egocentria do mundo fosse na Europa. Nós estamos, estamos sempre como tivemos, no, no centro do tridente intercontinental, entre a Europa, a África e a América, certo? Sempre tivemos, aliás, temos, em duas forças avançadas, os Açores e, o, e a Madeira, os Açores, aquela, digamos, a, a plataforma mais, mais, mais equidistante dos continentes. Depois, dizem que somos um país pequeno. Os países medem-se pela, pela sua zona de terra e pela sua zona económica exclusiva. Nós temos potencial para ser o maior da comunidade europeia, um dos maiores da Europa e um dos maiores do mundo, na extensão da, da, da plataforma. E aquilo que de pouco se fala, o litígio que há com a Espanha por causa das selvagens, das ilhas dos Açores, do, do, as ilhas da Madeira, que não são habitadas, não tem a ver com habitar. Tem a ver precisamente com com a, com a extensão da plataforma uh, da zona económica exclusiva que nos vai permitir ser maior e, e, e também creio que é consensual que nós acreditamos que os recursos marítimos vão ser extraordinários. Ainda não saibamos muito bem como, como tirar, não é, não é só peixe, é mesmo território. Há uma história de há 500 anos que diz que Dom João I queria fugir para Londres. Uh, na altura, em Lisboa, no cais das Colunas, o rei queria bazar, era um país Pobre, com fome, com tensão social. O povo juntou-se e disse, senhor, Londres é aqui. Londres é aqui. O rei ficou e Londres foi, e Londres foi, foi, foi em Lisboa. Foi nessa altura que, que o país se juntou. Pois eu acredito, como já disse ao princípio, que se está a passar o mesmo. Foi neste sítio. Ainda com responsáveis do mate, falava a -se semana passada, dizia, não, o mate é o mate porque está ali. Se o mate tivesse sido feito em Alvalade, ou noutros... Não, não... podia ser igualmente bom, podia ser igualmente... Aliás, não era preciso ser um algo lá, se o mato tivesse sido feito em, em Xabregas, portanto, imaginem na outra pô, nem as pôr, pronto, imaginem. Portanto, na frente do rio, exatamente a mesma coisa, com o mesmo projeto de arquitetura, com... Tudo! Não era possível ter esta energia. Belém é ali, aquele sítio tem, tem a energia do que se passou no passado. Por isso, queria-vos deixar aqui que Uh, Londres é aqui, Nova Iorque é aqui, esta fotografia creio que é daqui dos silos algures de um, de um espaço. Uh, o mundo está a convergir para aqui, uh, o mundo está ligado aqui. Nós temos que nos ligar para o mundo, o futuro pode mesmo nascer aqui. Nós temos que pôr ambição. Uh, temos que pôr ambição nas coisas, a ambição é gratuita, é de graça, está disponível uh, a toda a gente. E no final, do final, do final, do final, as marcas são sonhos do homem perpetuados na economia. É aquilo que nós quisermos que sejam. Se forem maltratadas, morrem muito novas. Se forem bem tratadas, vivem para sempre. Acredito mesmo que estamos num momento especial do país, que podemos fazer Belém outra vez. E acredito mesmo que Portugal é um país genial. Muito obrigado. Agora, podemos, se quiserem, em seguida, estou disponível para se impressões, uma sessão de... Sei que é sempre difícil nestas interações entre um palco e, um... e uma audiência, mas, se quiserem, eu sento-me. Uh... posso ficar em pé, mas... Acho que eu tenho aqui um interrogatório. Houve <risos> um, um projeto que teve envolvido depois da SONAI, Certo. O relativo da SONAI? Certo. A opinião pessoal relativamente ao, à crítica, a a crítica da Sonai, que era uma loucura fazer aquilo? Conhecem mais ou menos o projeto da SONAI? Um, então pronto. O projeto da SONAI foi um dos que eu, um dos que eu gostei mais de fazer. Um, a SONAI é a maior empresa portuguesa. Em primeiro lugar, só para terem uma noção, o um projeto de marca da SONAI durou mais ou menos um ano e meio a fazer. Um, e a primeira coisa para fazer um projeto de uma marca como a SONAI é entender a empresa, é conhecer a empresa. Nós fizemos uh, uh, individuais, 180 entrevistas individuais, Uh, fizemos alguns workshops com mais umas 200 ou 300 pessoas uh, e, e, e, e, e, e, mesmo em termos de quiz global, uh, chegámos a todos os colaboradores da SONAI. Fazer uma marca é interpretar a alma de uma organização. Antes de mais, pr primeira coisa, ou não faço nenhuma marca em função dos consumidores? Não quero nem saber. Um, uma marca é um sonho do homem perpetuado na economia. Portanto, o que significa que uma marca é uma intenção de alguém ou de um conjunto de pessoas para fora. Não é aquilo que se quer agradar aos outros. Muito menos numa circunstância, que é aquilo que agrada hoje, amanhã não vai agradar. certo E portanto, fazer uma marca é como fazer um edifício. certo Eu tenho que fazer um edifício que vá uh, ser capaz de passar correntes de moda, uh, circunstâncias, uh, vai ter que ser durável pela sua, pelo seu aspecto físico, mas também pela equidistância que tem do contexto. E, portanto, a primeira questão era conseguir entender a organização. A segunda, o entendimento da organização é que a organização era uma organização múltipla, com 700 epicentros criativos de desenvolvimento de negócios em várias direções, certo? Portanto, a materialização da marca da SONAI baseia-se num conceito de, que na altura estava a estudar mais em profundidade, de, de, de, de mecânica quântica. A mecânica quântica é o estudo do micromundo, certo? No micromundo as coisas passam-se uh, de uma forma... Uh, com, há um certo desinteresse, desinteresse físico. A marca da SONAI representa uh, circunferências, portanto, a marca da SONAI é a única marca que nós desenhamos que se desenha com água. Portanto, se nós deixarmos cair, não sei, já não sei quantos é que são de cor, 50 e tal gotas d'água ao mesmo tempo, nós vamos conseguir desenhá-la. Porque é feita com circunferências concêntricas, certo? Que representam os círculos de desenvolvimento de negócio da SONAI. Ou seja, a capacidade de expansão com múltiplos negócios, por diversas geografias, por sempre em constante movimento. O que é que nós tivemos que pôr em causa para inovar? É que aquilo não se reproduz de uma forma básica, segundo princípios básicos do design gráfico. Eu lembro-me que os meus filhos, mas meus filhos já são grandes, e ele dizia, os meus filhos, nós recebemos cartas a insultarmos nos e, e os comentários, Ei, que não sabíamos fazer, que as coisas reventavam, e o meu filho dizia, pai, não percebo. O pai é tão conhecido, essas coisas todas, e não, não se revolta, não, não diz nada. Eu disse, não não, não vou dizer nada, porque vou dizer alguma coisa o quê? Sempre que se faz alguma coisa de novo, tem está-se a fazer uma afronta. Nós ganhámos vários prémios, um dos quais é um dos mais importantes do mundo. Por poucos pontos não ganhámos o prémio máximo de Cannes, o máximo mesmo, é? no Leão de Ouro, não ganhámos mesmo o grande prémio. Foi, foi, só preciso, foi preciso ganhar esses prémios fora para voltarmos... Ah, não, afinal, aquilo da Sonai era uma coisa fantástica. A marca da Sonai tem um gerador, tem um programa que, se, que, que gera, portanto, portanto, que faz os, os, os círculos concêntricos, que tem uma mutabilidade infinita, uh, e, e acredita que e está feita para um mundo que, que, que não é papel. No papel aquilo é horrível. É um facto. Pequenina é horrível. É um facto. Mas... Mas... Nós não estamos no tempo das vacas, onde era preciso fazer monogramas que, cuja principal missão é serem reproduzíveis. Isso, como calculam para alguém que trabalha há 30 anos, sabe que é uma coisa básica, não pode arrebentar, como é óbvio. Não é? Então, nós, nós fazemos manuais de, internacionais, para, alguns até como exemplos que se organizam as, as, as regras do jogo. A, a questão é, para inovar é preciso pôr uma coisa qualquer em causa. Não se põe nada em causa nunca. Não, portanto, tem que, é, é preciso ter uma afronta. A Sonai é uma afronta, é um facto. Fomos muito, muito insultados. Mesmo, mesmo, mesmo grave. Grave, grave, grave, grave. A Sonai foi. entrou tudo a dizer que é uma coisa horrível. Mesmo internacionalmente, saíram muitas notícias. Muitas notícias, uma coisa foleira e tal. Parece uma discoteca. Aquelas coisas. enfim, aquelas coisas mais básicas. Um, a Só Nós existe, os projetos são fantásticos, têm ganho imensos <tos prémios <tos uh, e, e espero que se constitua como uma referência para o futuro. Se pudesse fazer uma vela de ação português, uma, uma coisa que nós. Qual seria o autor, a originalidade a apresentarem em Portugal? Qual seria o autor de fazer em português? Eu, como já disse, acho que acho que os designers são uma força armada do país e que até aqui tem sido uma força decorativa, ou seja, não, não, não tem sido uma força mais decorativa. Pronto. A quantidade de designers bons que o país tem é suficiente para poder um pouco por todo o país valorizar todos os produtos, ou seja, ligar as as, as indústrias, muitas indústrias criativas com outras indústrias, nós é, aqui dá um silo do designer do do, do do fotógrafo e do do, do designer de produto e designer gráfico Mas, então, tem que trabalhar para a economia concreta até agora é um bocadinho aquela coisa o designer é um é um artista, portanto, é alguém que optou por uma via, é, enfim, é, quase é, afastada do decoro de, de da de economia. Eu acho que, que, que os exames têm que se chegar à frente. Tem que, tem, que, tem que assumir que o seu papel é tão importante quanto o, o de outras profissões. E vocês vão ver há uma alteração profunda na sociedade. O, a, a profissão de médico é a mais importante agora. Certo? O, o, os médicos vão ser desqualificadíssimos nos próximos anos. Vão ser substituídos por robôs. 90% daquilo que um médico faz vai, vai ser substituído por uma máquina. E, e, mas vai ser substituído bem. Porque, pronto, análise de diagnóstico, não sei quando, não, não temos que temer, pelo contrário. Temos que, que acreditar que a análise vai ser mais bem feita, não é? Só que o Estatuto Social do Médico, o dinheiro que o médico ganha, a importância vai desaparecer e, portanto, digamos, é uma profissão que vai desqualificar. Estava demasiado qualificada, mas, pronto, no sentido oposto, a profissão criativa, se pudermos colocar nestes termos, vai qualificar porque não é robotizável. Não é? Portanto, vai ser mais importante por essa razão, porque não se, não, se, não se consegue reproduzir dessa forma, mas por outra razão também, é se nós vivemos num é? de, de, de, de de que as coisas valem por aquilo que os outros pensam que elas valem e não por aquilo que as coisas são, de, de todas as naturezas, não é? tem uma obrigação, uma obrigação uma oportunidade, uma, uma responsabilidade de, de assumirem. Eu sempre vi... Sabe, eu tenho uma vantagem grande porque porque eu era um mau designer a sério uma enorme vantagem portanto, eu nunca eu nunca fiz nada porque se, se, se o design dependesse de mim era tudo mau. não era bom pronto e portanto tive que ser passei a ser gestor certo e portanto no fundo passei a usar os designers como os meus como o meu exército para fazer as coisas que eu não consigo fazer é? E, portanto, eu, eu, eu passei para o lado da economia, certo? Para as salas de reuniões, para, as, para os fatos e gravata, para o, para o Excel, certo? E isso tem uma grande vantagem de ligar os mundos, de não ver as atividades criativas como coisas que são fora da sociedade. Portanto, eu acho que os designers Devem, devem, devem estar mais, não, se, não devem perder a inocência. A inocência no sentido de, de ter um olhar criativo sobre as coisas e para isso é preciso, de facto, olhar para as coisas de outra forma. Mas, ainda hoje, se houve muitas empresas dizer Pá, esses designs criativos dê-me lá uma ideia. Dê-me uma ideia? Se tiver alguma ideia para lhe dar, há de ser má, de certeza. Sou boa, não lhe dou, vendo-lhe, não é? Certo? Mas é essa coisa, não é? A mim passa Se eu quiser almoçar e jantar o resto da minha vida, de graça, eu faço. Que as pessoas todas que querem almoçar ou jantar comigo para me tirar ideias. É, com é, conselhos. Ah, tenho aqui uma coisa, tenho aqui uma coisa, o que é que acha? Eu disse, eu não acho nada, é sua, porque que eu não acho rigorosamente nada? Para mim está tudo bem. Porque não se pode ser a brincar, certo? Tem que ser a sério. Alguém quer um trabalho de um profissional, um, um diz, olha, conselho, valorizem-se. Uh, valorizem-se, senão são piores que o azeite. Certo? Valorizem-se. Toda a gente vai dizer que é caro. Toda a gente. Toda a eu, o, o, o que eu faço no dia a dia, sabem o quê? Baixar preços. É o meu trabalho. É sério. Telefonam-me dez vezes, ai, ai, sabe, aquilo está muito caro, assim, com certeza. Sempre que disser, sempre que alguém vos aprovar um projeto à primeira é porque o vosso preço não está bem, está barato. Certo? É, é, é básico, não é? Quando a gente vai comprar uma coisa, olha para a coisa e comprar logo, é porque o preço não está... Pá, está bem, não é? Mas é, é preciso qualificar, é preciso... Agora, eu sinto muito que há esta oportunidade, quando se fala desta oportunidade do país e da energia, Alguém vai fazer. Estão a convergir imensos designers para Portugal. Designers de uma série de nacionalidades, uh, uh, como é óbvio, não é? Uh, hoje em dia, visitámos um dos coisas, não sei se está, se está aqui, mas um ateliê que está aqui no Sil que trabalha para os Estados Unidos, é normal. não é? Está ligado, não tem… na perspectiva do multiterritório, está certo. Agora, acho que para ajudar o país, acho que todas as intervenções que nós possamos fazer, que possam melhorar, uh, possam qualificar aquilo que são os nossos recursos endógenos. Eu acho que não só estamos a criar emprego para nós, não é? Como estamos a, a, a criar sustentabilidade para o país. E uh, eu acho que, pelo menos a mim em particular, dá-me um particular gozo fazer projetos de empresas portuguesas. Uh, sei lá, o último projeto, não tenho aqui, o dos últimos, a Salgarapa conhecem. Sogarap é, pelo segundo ano consecutivo ganhou the best winery in the world. Melhor é cá, em Portugal, os vinhos qualificam. O vinho Barca Velha teve 100 pontos. 100 pontos é a pontuação máxima, não há mais, não pode haver 101 pelo, pelo, pelo Wine Spectator. A empresa portuguesa, portuguesíssima, do Douro. Portanto, quanto, quanto melhor fizemos isso, quanto, quanto melhor trabalho for feito para, para qualificar os nossos vinhos, as nossas coisas extraordinárias, há muito trabalho para fazer. Muito, muito, muito. Se pensarmos que o design é interventivo em todas as matérias da sociedade, e não, específico, e não para fazer trabalho decorativo, que era, no fundo, a minha revolta quando tirei o curso. Eu fazia trabalho decorativo não sabia para que era. Não, não sei fazer isso. Não, não sou capaz de discutir com um cliente e dizer ah, gosto muito de amarelo. Então se gosta, é é o que é que... É indiferente. Se um trabalho for decorativo, não, não, o trabalho tem que dizer é, o posicionamento estético-cromático indicado a ser amarelo, se for, para mim está tudo bem. Se não for, então vamos, vamos ser encarnados. Percebem o que quer dizer? Não pode ser subjetivo. Porque ser subjetivo assim, dessa forma, que eu gosto muito ou porque eu gosto pouco. Se não gosta, faça. É indiferente. Vou-vos contar uma história, por exemplo, como nós fazemos. Nós somos provavelmente a única empresa do país que, que não entra em concursos. Não entramos. É uma coisa chata, não é? É chato, toda a gente entra, mas eu digo sempre: opa, cada um prostitui-se como quer. Para nós, não, nós só mesmo se pagarem. Para nós, para nós, para nós, assim, de graça, para não, para não temos assim interesse. Portanto, essa é a primeira forma de qualificação. Não é? Portanto, o que significa que é preciso passar uma coisa, é difícil. Outros dias, estávamos a. Outro dia, já há uns, há uns, há uns tempos. Estávamos a fazer um projeto para um cliente, tinha passado esse crivo, mas ele tinha uma outra, uma outra pessoa da administração que nunca tinha trabalhado connosco. E então tínhamos, íamos fazer uma apresentação, e o e um senhor do costume e tal, Não, mas eu, eu só trazem uma proposta, e eu estou habituado a ver muitas propostas. E eu disse só, oh, mas olha, podia-me ter dito. podia-me ter dito. Eu queria ver várias, sim, sim, eu estou sempre muito habituado a ver muitas propostas. Eu dizia está bem, mas... Eu... Quer dizer, e você... Podia-me ter dito porque eu tinha levado mais barato. Se quer ter três propostas, é mais barato. Mais barato? Sim. Então, quer dizer, você vai me pagar o mesmo e eu trago as propostas e é você que escolhe. Sim, sim, eu gosto. Devemos fazer uma coisa, então o senhor não se importa, por exemplo, vai lá para a minha empresa e senta-se lá atrás das pessoas e diz-lhes o que é que é para eles fazerem, e paga-me na mesma. Portanto, é só passar a fatura e você paga-me. É que eu pensei que me estava a pagar para nós termos a, a, a fazer o trabalho, não é? Portanto, pensava, não é? Pá, que chegava, que você queria alguém que lhe fizesse, no fundo, o, o conselho, não é? A não ser, não ser como é que o senhor vai ao médico, não é? Chega lá ao médico e, e arranja três médicos e diz: Olha, um eu vou operar por aqui, quer três propostas para ser operado. Depois está lá. Pá, não tem sentido, não é? E, portanto, esta perspectiva de é, claro que ele ficou envergonhadíssimo, não é? E, e é mesmo o que eu acho: sempre que alguém quiser fazer uma coisa dessa, ele leva mais barato. Não é preciso fazer, não é preciso pensar, é só preciso, é só preciso, o pessoal chega lá e diz, olha, eu quero aquilo amarelo e aquilo encarnado e faça. Está bem, então olha. É, Se sabe o que é que tem, não precisa ir ao médico, pode ir à farmácia, não é? No sentido de. Compre lá os medicamentos, e depois é sua, não é nossa. Portanto, faça lá as maneiras que, que, que entender. E portanto, acho que a qualificação, a, a respeitabilidade de uma profissão depende de nós, não depende de quem compra. Ah, e, e esse é um caminho que eu vejo muito. Vejo melhorado, mas, mas continuo a ver as pessoas a, a pagar muito mal aos designers. Muito, muito mal. A, a, a, a falar de ideias como se fosse. A falar de ideias, dá-me aí duas ideias. Faz aí três propostas, não é? Faz aí, olha que eu quero ver coisas. Não façam isso. Eu sei que é difícil dizer isto, não é? Mas tentem não fazer, tentem, porque o caminho. Hum, é prostituição. E, pai, faz, te qualquer coisa. Ah, eu tenho ali umas ideias. Eu tenho... Uh, há, há, porque eu estou depois mais ligado aos negócios, às pessoas das empresas, não é? Há muitas pessoas que dizem ah, gostava que... veja lá, a minha filha agora quer ser designer. Veja lá a desgraça. Claro. Claro. Tipo droga. tipo. Sim, sim. Veja lá se ajuda. A minha filha meteu-se aqui na droga e tal. Claro. E, portanto, e outras vezes digo, mas ah, você devia estar, graças a Deus. Imagino que ela queria ser contabilista. Mas, epa, não sei, não tem mal ser contabilista, mas, não é uma, não, mas é uma coisa que vai ser robotizável. não é? Portanto, não, não, não, não, não qualificava a sua, nem a si. portanto Mas ainda há esse estigma da sociedade. Não sei se sentem, ou se sentem mais, ou se sentem menos. Uh, mas, uh, mas eu acho que esse caminho de, de apoio às características endógenas do país e não é uma questão de nacionalismo, aquele nacionalismo fechado. E qualificação de, das próprias, da própria profissão. Uh, eu, eu acho que é fundamental. Eu, eu tento fazer isso todos os dias. É claro que agora, numa altura avançada da carreira, é mais fácil. O é? só tem vergonha, as que eu digo, não é? Uh, mas... Uh, mas, mas é muito fácil alguém chegar, mesmo a mim, pedir-me ideias. Sim. sim. sim eu digo na cara, pode desculpe, não vou perder um segundo com as suas ideias. É para si, se pagar, tudo bem. são pagar, é a minha profissão, certo? Razoável. Eu digo mesmo, agora não é para vos o tempo que eu tenho para vir aqui, de graça, ir a outros sítios de graça, esses esse eu faço de graça. Agora, as outras coisas não, não tem como. Não é possível. Porque não, uma coisa boa não pode ser barata. Não é? Certo? Obrigado. Pode, claro. Quer deixar espaço para o volume, sobretudo, mas eu acho que é uma especificação do que estava agora a, a, a referir. Para vocês, desse lado, que competências é que, é que valorizam neste momento, no tempo contemporâneo, quer seja. Quer que seja essa oportunidade de Portugal como marca, quer que seja de uma sociedade de representação e entre outras coisas, que competência é que vocês valorizam nos desenhos, atualmente, dos jovens? Hum, eu, eu acho que de várias coisas. Uh, um ateliê de design é uma garagem. É uma garagem. É uma coisa agressiva. É uma coisa competitiva. Uh, uh, e, e, e portanto, aquilo que se valoriza, por exemplo, aquilo que é isso, e aí mais, menos eu que estou menos no ateliê do que as outras pessoas, a valorização está. Ninguém quer meninos ou meninas no ateliê. O, é o que é que se quer dizer com isto? Que há é pessoas que acabaram, por tirar, que acabaram de tirar os cursos e não sabem nada da vida. Portanto, não têm, não têm experiência de vida, não, têm, não passaram dificuldades, não, não, não viveram sozinhos, não viajaram, não, não trabalharam nas férias. Não, não, eu sei que não tem nada a ver com o design, mas tem a ver com a garagem. Ou seja, tem a ver com... Estás aqui para trabalhar e, portanto, se o computador parou vais ter que te virar ao contrário. Se, se é preciso ajudar a pessoa que está do lado, se tens sentido, sentido de de, de entre-ajuda, vais ajudar. Se estás aí fechado e achas que o mundo vai passar num, num computador à tua frente, é melhor mudar de profissão. E, portanto, a componente... A componente de crescimento humano é fundamental. Por exemplo, eu tenho que... eu recruto, eu, não, eu nem sequer olho para a formação eu, e sou eu que acabo por recrutar mais pessoas. Um, eu olho muito, muito, muito para aquilo que as pessoas fazem nas férias. Nas férias! porque a formação, eu não olho, não é por não ser importante. É porque duas pessoas com igual boa formação, não é? portanto, se tiver o mesmo princípio de formação, aquela que se tiver mostrada mais ativa, aquela que tiver compatibilizado o estudo com o trabalho pessoal, seja ele de que natureza for, será uma melhor pessoa. Será uma pessoa que, teve, que estava disponível a dar o seu tempo, para fazer isso. Depois, do ponto de vista técnico, há assim coisas básicas, que é o pessoal epa, mexer muito bem com os programas, pode, é, quer dizer, se é uma coisa básica, ninguém vai conseguir fazer nada se não manipular, tem, tem, tem que manipular a série, não pode, não pode ter acabado de tirar a carta de condução, <risos> tem que, não pode ser um problema. <risos> Não pode andar, ah, estou a aprender, mexi pouco. Ah, tu, ah, acabei o curso agora, ainda mexo muito pouco. Então vai continuar o curso, Se não senão, senão mexe, não mexes bem. A terceira coisa que é tão importante quanto as outras é para mim um designer que não pensa em um arte finalista. É um arte finalista. Eu, eu, eu Se eu pudesse, em alguns dias da minha empresa eu tirava os computadores. A coisa que me irrita mais é ver as pessoas a pensar com o rato. Estão a ver? pensar com o rato. É pensar à espera que, que do rato saia alguma ideia. No rato não sai ideia nenhuma. Não para não, não... Aliás, quando é pôr as mãos atrás das costas, não mexer, não ser impossível, sem fazer nada, sem poder mexer, portanto... É capaz... Ser um designer é ter ideias, é olhar para as coisas. Depois, um designer extraordinário consegue ter as ideias e executar. Mas, mas, mas até pode-se separar. E, portanto, esse... É claro que a execução primorosa é extraordinária, mas uh, a mão não, não estou a tirar esses aspectos. Mas estes três, estas três coisas de base acho, acho que são mais importantes. E, e, e é raro que uma. que skills, por exemplo, de visuais, de coisas. Se, não sejam de pessoas que tenham estas coisas. Estávamos a falar a brincar, fiz um programa, tem uma associação que é a Associação Portugal Genial que, que fazemos. Algumas coisas, entre as quais a ligação com Imagens de Marca, agora de, por causa da divulgação de coisas extraordinárias portuguesas. E o último programa que fiz foi no Barreiro, porque, de facto, no Barreiro tem uma concentração de, de extraordinária de criativos. E a base é muito isso, é as dificuldades que eles passaram na infância. Para, pronto, e a aspiração, que tinham de fazer alguma coisa, de não trabalhar nas fábricas para poder fazer alguma coisa de novo. É a única coisa que consigo ver em comum, porque são muitos, não é? um, E, portanto, acho que a escola, a escola deverá ser uma escola de técnica, mas os designers estão aqui, estão, estão no, no conduzir o carro, estão aqui e têm que sair para fora, porque senão vão ser meninos e meninas. Percebe? Quer dizer, estão, são meninos e meninas que precisam de, de coaching depois de tirarem o curso. É uma coisa muito complicada para as empresas. Na é? empresa, depois, no meio da, na garagem, não, não, não há tempo para o coaching. Não é? Nós temos programas, nós temos programas de coaching, mas fazemos isso uh, uh, de estagiários que andam, uh, que ainda não andam na universidade, é? com 15 anos, 14, 15, 16, que passam lá uma semana, duas semanas, no verão, pá, estão a, a cheirar. Para os estágios, para os profissionais já têm que ser... Porque senão é muito violento, não, ninguém vai perceber nada. Ninguém vai perceber nada do que se passa. Não, não tem tempo, as coisas passam-se depressa demais para... Acho que, por exemplo, a escola, aquilo que eu sinto, a escola tem... os projetos são feitos com muito tempo. Com, como é que, eu sei que os alunos provavelmente queixam-se, não é? Têm pouco tempo, é o contrário, não é? Por isso eu percebo. Mas, pai, não sei, para fazer um cartaz, quanto tempo é que tem? Eu, eu, um projeto deste é quanto tempo? Foi duas semanas. Duas semanas, disse que só depois de ter o trabalho de pesquisa anterior. Eu acho que o único que foi cerca de cada um mês. O total de trabalhos de pesquisa, apresentações... Isso era mais ou menos a mesma coisa que tirar a carta a 30 km por hora. E depois ir para a autoestrada. Portanto, tirou a carta a 30 km por hora. E depois foi para a outra. Bom, depois bota a estrada a andar a 120. Não, ninguém, ninguém, ninguém na vida real tem um mês para fazer um cartaz. Mas muitas vezes o nosso maior problema também é que são vários trabalhos em simultâneo. E depois é é a entrega é na mesma semana. Então, um mês para fazer um cartaz, porque temos mais um mês para fazer outro cartaz. Mais um mês para fazer cantados, pepinos, crachás, partes de um festival. Por isso, tudo isto, se eu acho... Olha, se eu fosse, se eu fosse, fosse professor, dava-vos um dia. Sabem porquê? aqui é brincar. Podem falhar à vontade. Quando for a sério e tiverem dois dias para fazer, se falharem, percebem? Portanto, se habituassem à época, é uma questão de músculo. Pá, se fizeram um dia, sem o mal, não tem mal, vamos fazer outra amanhã. Porque, sim, tem que habituar, tem que, tem que pesquisar, sim tem que aprender a pesquisar rápido, e então? Quando for, a ser, quando for a sério e disserem, tem uma semana, pronto, está tudo bem, já é melhor. Eu acho que na escola está-se a fazer ao contrário, está-se a dar muito tempo e depois a realidade é muita dura. Aproveito que é para nunca mais dar prazos. Não, verdade é verdade, eu já tive esta, esta conversa com o técnico na pessoa, porque de facto é, nós não é que podemos dizer, ah, não temos tempo a fazer. E a pessoa diz, ok, então entrega só para a semana. E a verdade é que isso não, não cria ritmo de trabalho na, na vida profissional, se não fizesse, é para o outro que aí tem que estar Sabe, é? eu, eu, eu, tenho, eu tenho uma visão um bocadinho cruel do trabalho, portanto, esta parte não é bonita. Uh, porque tenho muito bons resultados com isso. Eu não sou uma pessoa muito querida nas minhas empresas. É um facto. Eu tenho o meu sócio que toda a gente o adora. E depois... Porque eu acho, da minha experiência, quanto mais pressão houver, melhores são os resultados. E... só contar uma história. Sabem quem que era? O professor Muniz Pereira. O professor Muniz Pereira já morreu. E foi o treinador com o atletismo. Dizendo, é atletismo. E, portanto, o Carlos Lopes e todas as grandes estrelas passaram por, por ele. Aliás, Portugal, onde tem mais medalhas, é no atletismo. Agora, ultimamente, não tem tido tantas. Mas, e então, ele a história dele é a seguinte, ele, era, ele é um desportista não é? e sempre Uh, e nunca conseguiu ganhar nada, nunca ganhou nada, mas todas as, as, as, as imagens, ele era na altura já do Sporting, uh, e todas as fotografias que haviam sobre a técnica eram com ele, tanto Na altura, ele era da altura onde, onde o atletismo era o atleta completo, não é? onde fazia o salto em comprimento, o, corria, etc, etc. Portanto, as fotografias todas da técnica eram dele, mas ele dizia, pá, eu fazia aquilo com a melhor técnica do mundo. Mas nunca ganhei nada. Então começou a ir para fora para, para tentar perceber como é que os grandes atletas do mundo para, ganhavam. Epá, porque... Então ele contava-me que a primeira coisa que fez, chegou a, chegou a França, ele foi treinar aquele lançamento do martelo, sabem? Então chegou lá, no primeiro treino estava a chover, portanto, ele equipou-se, estava a chover, e pronto voltou para trás. Mas, Francisco, então, tu vais-te embora, então, está a chover a chover? Quem chove todos os dias. Então, se não treinarmos com chuva, tu então vais treinar quando? Ah, que lá em Portugal quando está a chover não se treina. Está a chover não se treina. Então, o que é que é isso? Não, aqui treina-se. Então, ele lá percebeu é pá, pois, De facto, capaz é de ser melhor treinar-se a chover. E por aí adiante, ele foi percebendo pá, que era a vencer as contrariedades. Então, até que uma vez falou, lá com um tipo que era o vice, lá, lá, era um tipo que ganhava as provas todas, acho que era um... Não era um russo, era um... Bem, foi, chegou à fala com ele e perguntou-lhe como é que tu consegues ganhar tudo? Ele dizia uma coisa básica. Sabe como? Para me ganharem vão ter, que, vão ter, que, vão ter que, que conseguir fazer um treino mais duro que o meu. Então foi essa a lógica que ele aplicou, à, à, à, ao, no fundo, a quem treinava com eles. E então, é engraçado, ele obrigava os tipos a treinar nas condições piores que vocês possam imaginar. E todos os dias à mesma hora. Até que há a história engraçada de, em Los Angeles, Uh, uh, no dia que o Carlos Lopes foi, uh, foi, ganhou a medalha de ouro não é? uh, dos Jogos Olímpicos, que é uma coisa única, não é? E então uh, a equipa estava toda reunida, dizia, Ah, Sr. Professor, então e hoje podemos comemorar? Uh, portanto, ele treina, eles treinavam todos os dias às nove da manhã, acontecesse o que acontecesse, chuva, sol, tempestade, sempre. Uh, e houve, houve, a, houve a maratona, não é? eles perguntaram, ah, Sr. Uh, professor, então e hoje podemos ir. Uh, Pá, comemorar-se, claro, então hoje é dia de festa, não, pá, melhor do que isto não é fácil, não é? vamos continuar, mas não há outra medalha, vamos jantar, claro. Então eu achava podemos beber, pá, ah, claro, é beber à vontade, então hoje é pá, desgraça, e ele dizia, pá, eu não, eu não bebi, porque ele, ele, eu não bebia, ele não bebia, é pá, mas não, então o pessoal, de facto, pá, com um esforço enorme, pá, depois lá à festa, pá, ele dizia, pá, eles chegam às 11 da noite, pá, pá vim-me embora, pá, não. E o pessoal perguntou, oh, senhor professor, mas hoje podemos ir para a festa? É, pá, é festa, é pá, tens-vos à vontade? Estão a algum problema? Estão... E só disse, oh, senhor professor, então e amanhã? É amanhã às nove da manhã. É. Certo? Percebem? Uh, e, portanto, isto é crueldade ou é treino? Portanto, ele sabia, pá, estou a treinar os melhores do mundo. É, pá, o ritmo é a coisa mais importante. Mais... A, a, a coerência com que se faz as coisas e, de facto, resultados como ele, uh, ninguém teve. E, portanto, se, se ele dissesse simbólica naturalmente não era para fazer o treino no dia a seguir, é aquilo, ele dizia-me, no outro dia a seguir eu estava cheio de pena deles, eles todos tortos, Pá, fizemos lá uma corridinha, sim com muita calma e tal, depois lá os deixei ir embora. Mas nem pensar, nem, nem pensar que, que na psicologia da coisa que íamos alterar o treino. Claro que não fizemos um treino, não era preciso fazer um treino, não é? Uh, é o compromisso. haveria a questão do, do ritmo de trabalho na escola é uma questão de compromisso. O, o Vaca dizia que, que, que não tinha. A fórmula dele para a criatividade era: chegava ao escritório, ou lá ao sítio onde compunha, às 18h. Uh, queriam encontrá-lo, sabiam sempre onde é que ele estava. Certo? Portanto. Acho que as coisas extraordinárias não acontecem sem um esforço extraordinário. Pelo menos acho que não. Portanto, acho que podem, podem dar... A professora já se foi embora, não, não estão a ouvir. Estou a usar. Não, mas não o estudo, o estudo relaxado, acho, acho que é importante, e acho que é muito, muito importante, usarem o tempo de estudo para fazerem estupidezes fora do... tu consegue fazer uma daquelas mais depressa. Até uma maneira de filtrar. Se eu não conseguir ser bom e rápido, é a pessoa mal. Hum, não fazia nada de jeito. E é importante. por exemplo, uma, um caso concreto da minha família. A minha e não com a minha, minha filha, mas ela não tem jeito nenhum, eu disse, não vais ter é uma estupidez, não vais ter emprego, é, não, sabes, porque não tem jeito, não é porque não há emprego, é porque tu não tens jeito nenhum, ela é apaixonada por animais. mais, ela vive, estão a ver os encantadores dos cães, ela é encantadora de cães. é verdade, a natureza, extraordinário, juntando agora essas duas coisas, está a ter muito sucesso. Percebem o que quer é dizer? Porque ela gosta mesmo, porque é isso que sabe, tem, tem um talento que, que é natural, não é? Tentar fazer uma coisa só porque ser designer e tal, que era melhor e tal, não tem jeito, não vai fazer nada de jeito, não vai, vai tirar um curso que não tem muito qualificado. ela tirou dois cursos <risos> Tirou um curso da Pixar para fazer animação gente jeito nenhum <risos> a sério então há animação Pô, é passar, passou do design gráfico para a animação, a animação então é alta competição é o suprasumo que só ficam naturalmente para não cabem 20, 30, 40, 50, pronto, cabem 500. É melhor ficar por ali. É encantar coelhos, parece uma coisa fácil. Mas encantar de... É preciso que cada um de nós também tirar, também tentar perceber o que é, que, o, que é que, o que é que lá vamos e o que é que nós conseguimos fazer melhor. Eu acho que não vale a pena insistir em fazer aquilo que não fazemos bem. Acho eu. Hum. Pá, garante, se, se eu tivesse sido designer, era horrível. A sério? Não tem, não tem nada a ver, Portanto, eu, facilmente eu percebi que as pessoas que trabalhavam comigo eram muito melhores. Fazer outra coisa que eles não, que eles não conseguem fazer tão bem como eu. Para tomar conta, para tirar a partir das, das coisas, para pensar, para olhar, para... Hum, acho que temos todos que encontrar um bocadinho o caminho. Uma questão. Uma preocupação na pegada ecológica. Certo. E já há uma grande investigação e certo. cada vez mais verifica-se o eixo de teses à volta desse tema. Certo. A minha questão é: no design gráfico, a produção da imagem está é mais barata, mas é mais química. Os clientes cada vez mais procuram saber uma garrafa que não é tão poluente a nível da degradação. Um rótulo de tom que não é tão. Certo. Não um... leva tantos químicos. Certo. E lá fora já se preocupa isso. Até o ponto que há duas ou três marcas em Portugal que há essa preocupação com. Não estou a lembrar do nome, já não me disse Que é um rótulo que, consoante a temperatura do vinho, vai mudando a cor. É tipo camaleão. Ok. E já há outros rótulos que já não é papel, que já é plástico, vai variando. A minha questão é: o design tem de adaptar para manter a meter do tempo. Vou procurar uma solução, não se vai fazer nada com mas No seu ponto de vista, e que querem grandes marcas, Acho que essa preocupação existe nas grandes marcas? E que vai vir para esse lado? Ou querem preocupar-se em produzir apenas o que lhes desagrada? Não sei se estou a fazer. sim, sim, está. A preocupação existe ainda não é muito praticada mas tenderá, tenderá a ser a ser a ser aplicada o design o design acaba por ser o design gráfico é uma é é uma indústria muito poluente muito produtora de porcaria se pensarmos bem se pensarmos ao nível das embalagens não é? se vimos pelas nossas casas aquilo que no fundo é a teoria da percepção, não é? Portanto, aquilo que vai percepcionar a qualidade de um produto, é, na maior parte das vezes, uma boa parte daquilo que se deita fora. Eu, eu, eu vou-vos contar uma experiência, de, uma experiência de uma escala muito grande que tive na, na minha vida. Durante durante muitos anos, um dos nossos maiores clientes era a Telesel, que tinha vários best-sellers, o maior de todos era a Vitamina. A vitamina não era mais do que o um reembalamento de do, do, um, um telemóvel, não é? um reembalamento, não é? os telemóveis vinham embalados e, e nós reembalávamos, deitávamos fora aquilo que, a embalagem de base, íamos reembalá-la, punhamos noutra embalagem e vendíamos numa coisa que as pessoas chegavam a casa, tiravam o telemóvel e deitavam a embalagem fora. Ah, e portanto, isto parece que um não tem nexo nenhum. Nós fizemos uma vez um estudo porque estávamos falando muito dinheiro uh, neste ciclo todo. E aparentemente era, era dispensável. Não é? Uma coisa. Uma coisa que vai para o lixo, pois na verdade, se nós tivéssemos na altura retirado a embalagem, as vendas teriam caído drasticamente, porque era muito, muito valorizado aquele display, aquela forma de percepcionar o telemóvel. Certo? E, portanto, há uma certa... Há ainda um, um certo desencontro entre o interesse de valorização do produto, não é? antes já foi há algum tempo e, portanto, a coisa entretanto evoluiu um bocadinho, mas não nesta teoria da percepção. Entre como é que nós valorizamos um produto não é? e como é que nós Uh, valorizamos o, o contexto e o planeta. Uh, portanto, eu acho que isso não é mais. já não é mais negligenciável. Nós vamos voltar com a carteira, certo? Votamos, compramos este ou compramos aquele, consoante uh, achamos que uma marca é mais ou menos socialmente responsável. Um, as soluções, uh, por um lado há, uma, há mais produção digital, não é? E, portanto, há muitas coisas que se eram usadas, portanto, havia produção de lixo não é? e, que, e que são digitais. Esse é um tema que me divide muito, porque se eu pensar se é preferível desvalorizar um produto ou usar uma embalagem mais atrativa não sei depende qual é que é depende qual é que é a atratividade Sabe, a semana passada semana passada mesmo sexta-feira fui jurir no porto do do, do, do, prémio, do prémio de inovação agroalimentar onde os projetos tem, tinham precisamente que ter essas componentes mas não apenas no design tinham que ter na própria a prémio era uma inovação de de, de, de, de da própria da própria matéria-prima de, de construção dos produtos. Vou vos dar um exemplo? Até acho que é daqui de perto. Era um projeto do país todo. Uma cidra feita pelo desperdício da maçã. Não é da maçã. A cidra normalmente é feita pela da maçã ou uma bebida nova feita do soro do leite que é deitado fora. Portanto, nós temos que ver a, a contribuição para o planeta no contexto total. Não é se usamos papel reciclado. Muitas vezes o papel reciclado é mais poluidor. Então tens de ter cuidado, tens que fazer as contas assim, um bocadinho mais globais, não é? Porque são estamos a. É uma coisa um bocadinho falsa. Temos um produto altamente poluente, que metemos um papelinho, fazemos menos uma cor, uma coisa qualquer, estamos a achar que estamos a fazer uma coisa muito bem. Acho que o contexto global é mais importante. O papel dos designers acho que.. acho, acho, que, acho que também tem que existir nessa nesse caminho que é que é, que é necessário fazer uh, acho que ainda é pouco praticado a indústria não está a indústria não está ainda muito as preocupações normalmente vêm mais de obrigações do, do de concorrência uh, e ela está a apertar muito portanto acabará por por acontecer mas acho que é uma boa acho que é uma boa preocupação uh, eu não gosto de, ter de coisas falsas faz-me confusão A sério Faz-me confusão ouvir dizer que o papel é uma coisa que destrói as florestas. Isso não é verdade. As florestas, A relação das florestas é feita precisamente pelas empresas do papel. Pode, pode haver outros, outros malefícios, que é das monoculturas e coisas desse género, mas, mas consumir papel não é uma forma de destruir árvores, porque se nós não consumíssemos papel, Havia menos árvores se não consumiam papel, sabiam? Há menos árvores, a natureza não existe só sozinha. Não é? É, portanto, faz-me confusão um bocadinho as falsas... As, as, as, a, a falsa sustentabilidade faz-me muita confusão. Estava então, uma pergunta, em relação à questão da, da Maria. Também tem, já digo eu, ter a ver com a, com a informação do consumidor que traz pequenos luxos? À, a determinada altura determinados critérios que eram para satisfazer necessidades básicas de básica sobrevivência. Neste momento já, já não estamos. Há, há, há outras necessidades, a satisfação pessoal, pessoa é intelectual, a informação está aí, precisa saber o qual. Também também quem produz tem que uh, saber corresponder a essas novas exigências do mercado, porque hoje em dia dá muito é mais clientes, muito é mais. Uh, 10 anos, muito mais. Como é que são? Não podem carne, que bom. anos. Para, para, não, para falar só, só da alimentação, não é? Certo. A satisfação do cliente, eu acho, por qual ele exige algum um produto novo, tem a ver com a quantidade de informação que eu vou pensar. Hoje em dia temos muito mais informados, muito mais exigente, não é? E as empresas também têm que estar despertas a isso. Se ao trás não tinham essa preocupação de falar o envolve, o exó esqueleto, não é? Mas, o o telemóvel era é suficiente para, para, para fazer o produto circular no mercado. Hoje em dia se calhar só há dois ou três envolvos, duas músicas que dominam o mercado, o outro é que está nos acessos que nos permitem, de facto, ter outro tipo de experiências, mais de acordo com as necessidades. Contemporânea um uh, que, que nós temos fazer. Já passam, se calhar, em, algum, em algumas situações por não ser necessidades básicas de é? mas de, uh, de valorizar o tempo do ócio, é? como é que nós ocupamos o nosso tempo, também é uma questão muito, muito importante, porque os indígenas não se sentam na beira do passeio a brincar com o pauzinho uh, a, a fazer riscos na areia, claro. não têm tempo para isso. Não e, assim, e, assim. E isso também é história um bocadinho que é curiosidade. Eu acho que a nossa população hoje em dia, os nossos jovens são muito, muito pouco curiosos porque têm um pouco tempo para ao o ao longo do momento. Porque, assim, é que tem um Mas é que as preocupações, as preocupações ambientais e... são concretas, não é? Até porque houve uma altura que se achou que não ia mudar nada e hoje começa-se a sentir, em termos práticos, que não é sustentável a forma como gerimos o planeta. Os carros vão mesmo mudar porque é preciso, só não mudavam. Não é? Portanto, ia continuar tudo na mesma. Há 20 anos que se anda a falar em inovação automóvel e os automóveis elétricos. Não é? Agora vão mudar. Não tem como. Ninguém, ninguém vai fazer... Não, não, não é propriamente do interesse de algumas empresas que mudem. Portanto, e eu acho que a preocupação compararmos as gerações mais velhas com as gerações mais novas, ainda que possam ter aquilo que diz que é menos curiosidade, etc. Acho que são bastante mais sensíveis a, a, este, a este quadrante social das marcas, ou seja, a forma como uma marca se comporta perante a sociedade. Sim, acho que acho que o, o caso que se viu da Volkswagen um, só não teve, eu creio que só não teve a repercussão que poderia ter tido na Volkswagen, porque se esvaiu a responsabilidade por, pela indústria. Depois apareceu o outro, afinal o outro também fazia, e depois não sei quantos, até apareceu os japoneses que o outro também fazia e, digamos, nós consumidores ficámos sem perceber muito bem se aquilo tinha sido uma... Uma, um crime só da Volkswagen é um de todos e, portanto, a força da Volkswagen enquanto marca, que era a marca mais credível do mercado nesse sentido, serviu para aguentar, uh, aguentar isso, não é? Mas, mas vejam o que aconteceu com a Shell, por exemplo. Uh, a Shell não faliu porque era muito rica e hoje é uma empresa muito mais enfraquecida em relação àquilo que era depois do acidente que teve. Pronto, eu sei que estamos a de coisas mais sensíveis, estão mais perto de acidentes graves, não é? Mas hoje em dia não é, não é como um comportamento irresponsável destrói uma marca. Nós não temos disponíveis para comprar uma marca uh, que, que, tenha, que, que seja irresponsável, que seja poluente, que use mão de obra uh, infantil, que nós saibamos, a questão também é muito isso, não é? Para que saibamos, não é? se nós soubermos, esta marca extraordinária que é a Apple, no dia que nós soubermos que isto é feito por crianças, no dia que soubermos, se for verdade, não é? se for feita por crianças na China, nós não vamos comprar da mesma forma. Eu não vou. Percebe? Quer dizer, porque pode porque ter uma relação com uma marca, não pode ser, ela não pode ser quebrada, ela não pode ser quebrada por estes aspectos. O preço, se pensarmos todos, nós queixamos todos do preço porque é uma coisa de acordo com aquilo que a gente ganha, não é? E, portanto, uh, mas o preço não é fraturante, nós podemos comprar ou não comprar, não é? Uh, uh, é de tal modo não fraturante que as pessoas compram cópias, não é? Ou seja, uma pessoa compra uma cópia da coisa para ter uma marca porque não tem dinheiro para comprar essa marca, portanto, o preço não é fraturante da relação com a marca, certo? Este tipo de aspectos são fraturantes. Não, não, não acho que... Pode-se dizer que se ultrapassa, mas eu acho que nenhum de nós, e muito menos as pessoas mais novas, vão, vão querer estar do lado de marcas que sejam poluentes, mesmo com preços muito atrativos. O preço não é suficiente. Tenho, tenho, tenho a certeza absoluta mas se o IKEA, se provasse que era feito em circunstâncias muito graves, não tinha o sucesso que tem. Ou não tem o sucesso que tem, daí o cuidado que tem em, em, em, fazer, em fazer as coisas. E mesmo assim acho que não é... Acho que nós não podemos aceitar que o mundo possa ser equilibrado se houver do outro lado do mundo pessoas que ganham um euro por mês para nós comprarmos coisas que, que nos dão muito gozo. Então, isso, aos poucos, vai ter que ser equilibrado de alguma forma. Não totalmente, mas de alguma forma. Mais uma vez, muito obrigado. Nada, foi um gosto estar convosco. Muitas é felicidades para todos. Queria só agradecer, exemplo, Queria a exemplo, é do Carlos, agradecer primeiro à Maria, para a Ricardo. Que tiveram em convidá-lo, agradecer a sua substituição com o grupo e, obviamente, ter no o mestrado de design gráfico uh, e esperar que seja a primeira de mais algumas visitas às Fábulas da Rainha, que é uma necessidade que está no momento de viagem. Uh, já se sente alguma, alguma questão, a marca territorial já se faz, se faz sentir, há uh, que uma necessidade também de trabalhar esta marca um bocadinho melhor. Das causas da menina e com ela o filme que estava a ser melhorado de alguma maneira, mas agradeço por todas as presenças e a oportunidade de conversar com o convite. Eu acho que as causas têm tem aqui uma questão para se desenvergonhar, que é o seu aspecto fálico. Eu acho que há assim uma certa vergonha sobre esse aspecto que não, não vejo porque é que. É, é sério, é verdade. Eu tenho uma oferta, uma oferta não concreta, mas para, nós andamos, devemos ter que fixar a sede da, da Associação Portugal Genial e tenho uma oferta não concreta para fazer nas Caldas. Para, para, para, fixar, para fixar a sede nas Caldas. Mas, mas eu acho que vejo um bocado uma certa vergonha de, não, de, de pegar nesses aspectos que... Não sei, é estranho. Sim, porque é estranho, não, dizer, não estou a dizer que, que isso é a única coisa que está, que, que, que mas... Está rada, não é? Está... Não é preciso mexer muito, muito... Eu não vejo essa, esse lado púdico que, não sei, é um bocado estúpido. Não sei. Não sei. que, portanto, se eu vou todos os anos sempre com o que é o... Saco de achar. As charges da escala, exatamente, pela sua variável, Sandra, antes aqui, como ele um um da um, escola, um ativo, uh, basicamente ilustrar o falo. E o grande boom que teve de comunicação desse, desse, desse mesmo evento, um concurso, foi quando, por acaso o Rui não está aqui ser igual que não estava aí à frente, que é quando uma batuaria ao colocar um tratado desse concurso, teve uma que faz com um transílio. Ah, está bem, ok. Sim. Ótimo, ainda Sim. bem, deixa Sim. o pessoal... Então, não estou a dizer para reduzir as caldas, é isso, não é? Não, não, a questão não é, não é o ser redutor num determinado de sentido. Mas é, é, mas é nesse ou não de qualquer, não é para ser redutor. Mas pode ajudar, não, não se reduzem. Mal comparado, só Lisboa não se reduz às sardinhas. Né? Só para comparar, essa, não tem nada a ver as sardinhas. Como? O galo de Barcelona O galo de mas não têm que se reduzir às coisas, mas têm que pegar no, no, no potencial que têm e valorizá-lo. É ah, mas não é a piadinha da Joana? Ah, cuidado, vem a Joana, senão ainda fazem uma coisa gigante. Epa, mas, mas não, Quer dizer, acha, acha que as coisas têm que ser tratadas com naturalidade e, com, e pelo significado que têm, não é? Não é transformar caldas na indústria de pornografia, não é por, por esse lado. Há, há muitos lados para, para, para pegar e que têm um potencial grande. E não é só esse. Tem muito mais coisas. Ok? Temos agora ali o copo de depois a seguir é... Obrigado.